Esse domingo, acabou o carnaval, agora é só rir aqui no programa. Você vai rir as melhores pegadinhas, pegadinhas inéditas aqui no João Kleber Show. Quem vai ganhar a caneca do João Kleber Show, ó, essa caneca pode ser sua, mas tem que assistir todas as pegadinhas. Depois eu digo quem ganhou. Vamos rir, vamos rir. Fala aí, João Kleber, beleza, meu irmãozinho? Fala, meu irmãozinho, Vando. É o seguinte, João Kleber, olha... Ah. O dinheiro vale muito, vale. mas a dignidade do homem vale muito mais. Isso é verdade. Então toma cuidado. Roda aí. Olha o que você vai aprontar aí, seu doido. Vamos rir no João Kleber Show. Opa, dois, e... Opa, dois, e... é dois isso, reais, reais aí. É doido, Opa, meu. dois reais aí. Não, pegou o dinheiro aí, velho. Hum, o que foi? Desculpa aí, irmão. Eu ia falar dos dois reais, eu ia pegar, mas você viu o primeiro. Bem bolado, bem bolado, bem ah, bolada. baratinho, dois reais. Beleza, é, pode levar. Beleza. Certinho. Demorou, falou. Foi mal aí, velho. Beleza. Caramba, dois contos aí, velho. Tá aí, velho. Tá olha pô. o que esse doido tá fazendo. Não, mas tá eu fazendo, meu. Não, eu achei, mas. Eu ah, mas achei achei dois viu. Não, eu achei primeiro. Então, vamos dividir isso aí, velho. Não, não, eu achei que eu não... tá precisando, não, mano. Não, mas também ah, tô, velho. Você pegou bem bem primeiro. Bolada, mano. Eu é é é tinha visto um de longe. Não, mas por que você não veio correndo tão ele pegou? Não, tá bom, então. Tá bom, beleza. Fala, João, beleza? Fala, Valkyria. Olha, lenda urbana ou você leva a sério ou você leva... leva. Roda aí, roda aí que você vai ver, roda aí. O que, é que essa doida vai fazer, Opa. meu? Vamos rir você no João Clever Show! Nossa, cansei agora. Esse parque é grande, né? É, bem grande. Só que o medo não deixou dar a volta não. sei até ali, tava me assustando até com a minha sombra, menino. <risos> é, por causa é. da tal de lenda que a minha avó falava. Sabe as lendas urbanas aqui? Você sabe da lenda daqui, não? Não. Não conhece? Você mora aqui perto? Eu moro aqui perto. É, a minha avó morava aqui nesse prédio, é que ela faleceu, né? Então ela falava que a lenda urbana aqui que existia nesse prédio, que existe ainda, que fala que o cara tá tal que é o tal de lambisomem. Eu achava que era lobisomem, né? Pegar homem e ficar lambendo os homens. E eu não sei se é, porque eu sou mulher, né? Eu nunca vi, mas eu tenho medo, eu já penso se ele aparece. E a minha avó assim, fala que pra ele aparecer. Vamos fazer só um negócio pra você não se incomodar assim? Ah, vamos, eu acho que é, é, é esse negócio. Que ah, pode é, pode ser ninguém, pode ser verdade. Assim, doido, se o dedo naquele, aquele negócio ali, ó. Assim, ah, é, homens, Lambi os homens, você existe? Ai, meu Deus, meu Deus! Lambios! Ah, ah, ah, que João! Ah, tudo fala, JP! Certinho? Beleza, meu querido! Manda, meu João, querido! A gente cria promoção, cria estratégia de marketing pra acabar ah, com o estoque ah, e o cliente sai correndo! Entendeu? Quê? Liga aí! Eu entendo que tu vai fazer a loucura, meu querido! Vamos é, rir! Vamos opa, rir, rir tarde, João Kleber Range Show! Eu não eu não não bem. É opa. Vou levar essa ferramenta aqui. Vai levar isso aqui? Ah não, beleza, cara. Beleza. Isso aqui, cara, deu, tá Vai pagar no dinheiro. Vai pagar no dinheiro? Ah, então beleza, 65, tá tranquilo. Mas você sabe da promoção já que a gente tem aqui, cara? Não sabe? Na compra que dá acima de 50 reais, você ganha uma enxada. Vai querer? Pode ser? Então beleza, cara. Então vou te deixar aqui, ó aqui com o um Sinado, aqui com desconto, você só vai lá no caixa e paga e já pega teu brinde. Tá bom. tá? Ah não, vamos fazer aqui. uma coisa melhor, cara. É. Eu já vou te dar o brinde agora, tá aqui ó a enxada, ó. Que enxada É enxada, ó. É enxada. Tá ah, é é Daqui é, tá a pouco. Ah, a boca parece de artista, tá enxada, ah, é toda enxada. Boa levada, cara. Vem cá, cara. Parece Bem bolada, bem bolada. É Olá, tudo, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Beleza. Vem, vai levar isso aqui? É, vou levar isso aqui pra casa. Tá? Ah, tá legal, tá legal. É isso esse aqui é R$75,00. Ah. Ah, a gente tem um desconto aqui da loja e tal, eu vou fazer é. por, por 70, tá bom? 70? Porque a gente tá tendo uma promoção aqui ainda. Ah, mas As aí... As compras que passarem de 50 reais, você ainda leva uma enxada. Ah. Ó, é só passar no caixa, ah. pagar... Tá, e você já leva... Vamos fazer o seguinte, já vou dar o teu brinde agora, não, brinde? tá mais fácil. É, é Val! Ai, ah, tá então, tudo bem, ah, ah, Volta aqui, <risos> Fala, João, beleza? Fala, Olha, o que eu adoro é fazer surpresa. Mas tem gente, quando vê surpresa, sai vazado. É Entendeu, que é que não? Aí que meu... você vai entender, Rota Vamos Clever Show! Mas, tudo bem? Você pode me ajudar? Eu vou fazer uma surpresa pro meu marido que trabalha ali. Comprei esse bolo aqui, esqueci o fósforo. Você tem fogo aí? Tem, tem, tem. Você pode acender aqui pra mim? Tem que ter fogo pra acender, né? Uhum. Fogo, né? Sim. Ah, é. ah, ah, sensacional! Risco, não, não! não. É, algo, é fósforo! Tem né? ah, é fósforo, ah, não é fósforo! Ah, eu ouvi fogo. Ah, eu tô embora com o meu fogo. Oi, moço, tudo bem? Oi. Eu vim fazer uma surpresa pro meu marido tá fazendo aniversário. Eu comprei o bolo esqueci do fóssil. Você tem fogo? Só pra me acender? Isqueiro. Pode ser, tem fogo, é fogo, né? Você é. saindo do fogo, eu enquilo. Quem que, ah! que... Que que é isso? <risos> Calma, menino! Oi, João! E aí, Carol, beleza? João, se tem uma ah. coisa que eu tenho medo, são desses manequins. Eles Sim, parecem tão, tão que reais, né? vai Vamos rir, Você vamos rir Oi, Show. Oi, moça. Boa tarde, tudo bem? Você pode me ajudar um pouquinho rapidinho? É que eu tô com o braço machucado e as meninas estão todas atendendo. Eu só precisava tirar esse manequim e colocar aqui no fundo, A por favor. A é, por favor. Oh, Ai, sensacional, eu meu andava. Sensacional. Se eu soubesse que ele andava, não tinha pedido ajuda? moça. Olha, só anda. Rapaz. Oi, moça. Boa tarde, tudo bem? tudo bem? Você pode me ajudar, por favor? Rapidinho. Não, por favor, rapidinho. É que eu só precisava tirar esse manequim daqui e levar lá pra dentro. que as meninas estão todas... Elas estão todas atendendo, por favor. Que eu tô com o braço. Rapidinho, por favor. Pega pra mim esse manequim. Leva. Ai, meu Deus! Tá vivo, moça? <risos> moça. Oi, moça. Boa tarde. Tudo bem? Você pode me dar uma ajudinha rapidinho? Não, rapidinho, por favor. É que eu tô com o braço machucado e as meninas estão todas atendendo. Eu só precisava tirar esse manequim daqui, por favor, e colocar ali. É, por favor. Moça! Aqui! Não sabia que andava andar. Fala, João Kleber. Beleza, meu irmãozinho? Beleza, irmãozinho Vando. Olha, João Kleber, pense em um lugar. Que eu é. frequento muito, mas que eu não conheço muito bem. Roda aí! Vamos rir no João Clever Show! Almoço, oh, moça, dá licença, por favor. Oi, tudo bom? Tudo bem, eu tô procurando um banheiro aqui, o banheiro tá interditado do lado de lá. Você sabe onde tem um banheiro aqui ou não? por aqui não tem, mas eu não me engano, só lá mesmo, moço, vai ter. Pra lá? Não, pra aqui, porque tipo, só tem um banheiro, é do lado de cá. Ah, entendi. Tá bom? Nossa se, agora senhora. se estiver interditado, já não sei onde tem outro. Tá bom, obrigado, viu? Você foi muito rápido. Você é, é doido, meu! Que isso? Não, tô... Tá maluco? Ai, peraí, calma, peraí. Que, que que é isso? Cheio. Tô um negócio. Ah, que que é isso? Peraí! Credo, negócio que eu tô... Gojo. Eu tava limpando a orelha. <risos> Moça, por favor, tudo Oi, bem? Tudo. Eu tô perdido aqui, é o seguinte, eu tô precisando saber onde que fica a quadra de basquete. Falaram que era pra lá, mas eu não achei. Ela é pra lá mesmo, moça. Você? você tem certeza? Absoluta. Nossa, mas você já jogou basquete lá? Não, mas ela fica pra lá. Não, porque eu só achei quadra de tênis aqui de futebol. Você, não, você tem certeza? Ah, Nossa, moça, ainda bem que. Então é ali. Sim. Obrigado, viu? Você me ajudou muito. Olha o que Ô, é eu esse doido do, do fãs faz tá fazendo. É não, mas não tinha você onde. Você tá limpando o ouvido e tá com isso na minha cara? Mas não tinha onde passar. Ah, peraí, ah, é que não tinha onde passar. Não me interessa, ia no banheiro. Não, mas. Passava eu... na sua roupa e não na minha mas, cara. Mas você tá aqui e eu prefiro passar agora. Ah, é? Assim. É louco, peraí, moça. O que é isso? Oi, tudo bem? Oi, moça. Sabe o que é? Eu queria te perguntar. Eu passei ali na portaria, disse que tinha uma... Como é que é o nome? Lanchonete, eu queria comer um lanche. Lá tá fechado. Você sabe se por aqui tem? Ah, moço, pra cá não tem nenhuma não. Sério? Tô fora do surf. Fora? Putz, é. tô com uma fome, meu. Ai, obrigado pela informação, viu? Isso é muito ah, legal. Você tá louco? Não, mas eu não tô louco, isso? eu tô te ajudando. Você pass... é maluco? Tô passando aqui o um negócio, você calma, tá moço. Por que doido? Olha o que você fez, cara. Eu tô limpando aí. Tá limpando, vai no banheiro lavar. Dá pra você encerar a sua casa, você ah, quiser. Ah, moço, vai pra <risos> <cara>. <risos> tá Ei, E aí, João? Tudo certinho? Grande JP, meu João, querido! Eu tenho uma regra de higiene. Comigo é assim: lavou tem que secar. É verdade. Não entendeu? É verdade. Se liga aí. Não entendi. Vamos rir no Joe Clever Show! Tem papel aí, cara? Não. Você tá lavando, você a... tá secando a mão como, cara? Camisa. Na camisa? Pô, boa ideia, velho. Boa ideia, boa que ideia. Isso? Não, não, não, não, não. o rosto também, cara. O rosto também. tem tá é, pô, tem que secar aqui, pô. Ó. Bem feito que mandou me ajudar. Yes. Ih, caramba, tá sem papel. Tem papel aí, cara? Tem não. não, não. Pô, você tá secando aonde, cara, Na roupa? Porra, boa ideia, boa ideia, Não, não, não. Que isso é ferro eu não vou secar a minha, que a minha, minha nova. Né? Vou, vou, vou, é a minha nova, pô, volta aqui, ô! Oh. Fala aí, João Kleber, beleza, meu irmãozinho! Fala, meu neto, João, você tá bom? Ah, bom fala não, fala não. aí, João Kleber, eu vou dois te falar Toda ajuda é bem-vinda, viu? Ah. É, mas tu tem um limite, né, velho? É, tem razão. Tem, um tem um limite. Roda aí que você vai ver. Vocês <risos> são dois irmão. malucos eu que, é que eu aprontar. Vamos eu rir no João Kleber. Como cara? é o nome Sim. do senhor? Como é o seu nome? Edmilson. Edmilson. Edmilson, Esse é de mil. É de mil, senhor. É meu marido e eu sou. É a... marido. Filho. Esse aqui é minha esposa. A gente tá. Eu queria saber o seguinte: você sabe onde que eu posso arrumar uma pessoa? Pra fazer um filme meu, sabe? Pra fazer isso. um filme meu, assim. Fio? É, é um filme, Criança. De, não tá dando mais que jeito. O que negócio é ser filho? ó. Eu tentei, ó. Deu, deu o quê, velho? Negativo, porque ele não sabe fazer eu mais. Ele fazer... esqueceu fazer as coisas, entendeu? Agora me responde uma coisa, velho. Você acha que isso aqui serve? É, a barriga vai atrapalhar um pouco, velho. Mas é. Nossa, a gente tá são um pouquinho. Olha, eu sou casado. Me... Não, tem meio aqui, meu marido. Não, não mas não me interessa. Não, não, eu mas nós somos casados também. marido. Eu é só pra fazer porra. o para polícia, para fazer um fio. Deixa você tomar intimidade com ele, fica aqui. Você não quer agarrar de intimidade. Espera oh, aí, aí, velho. Oh, filho, vem vamos cá, começar no um beijinho. Vai vamos, Deus, aqui, vamos aqui, mama, que medo é esse, a filho. É aqui, fala, filho? Dá licença, filho. Tudo bem? Sim. Sabe o que é? Eu queria perguntar para você se você sabe... É onde a gente acha um homem assim para fazer fio. E mim, sabe fazer um fio. A gente tá procurando porque é o seguinte, ó eu já tentei pra caramba, deu negativo, o resultado é de um negativo. Não sabe mais, ele esqueceu. Ela falou que pode arrumar uma pessoa. Lá que você não é dessas coisas lá, aquelas coisas, né? Um brede que eu. é magrelinha, aqui, assim, mas vou ensinando você que eu não esqueço. Você não essas faz coisas. um filho da minha mulher? É que isso. Faz é, um filho dela que... pra mim, velho. Eu sei, filho, eu sei fazer, porque assim eu sei, eu sou na coisa, no couro. É. é ele que não dá no couro, mas. Só dá um trato nela, você não? Faz. Oh. Pode? pode. Vamos lá, então vai lá. Vamos vai lá. lá, a gente pode ir ali atrás do Matinho mesmo? Ai, são dois dólares! Pega, não, pega! pega vai, vai, vai, lá, vai, lá, vai, vai lá, vai lá! Pega não ligo não Vai lá, vai lá. Pega. lá. Pega. lá pega, pega, pega ela, pega! Pega ela, ela. Aqui, vai lá! Meu irmão vamos aqui mesmo! Pega ela! Não, você volta aqui! Você não falhou, meu? É, você falou que vinha aqui! Você falou que ia pegar? Fala, João! Beleza? Fala, vóquilha! Você sabe que a gente faz tudo pela nossa família, né? Principalmente os filhos. O quê? Mas ninguém quer saber do filho dos outros, é, não. tá doida vai Roda fazer, meu. Vai ver Vamos rir no Jogo Clever Show! Tudo bom, amigão? Comendo um lanchinho é bom uma é hora bom, dessa, mesmo. Né? É. Inclusive, vim falar com você mesmo. Que eu tô com a minha filhinha ali e ela tá doida pra comer cachorro-quente, né? Sim. Com o cheirinho da salsicha, ela fica, ai, mãe, compra, compra, Mas eu não tenho dinheiro pra ficar Sim. gastando assim. Se você deixasse ela dar uma ver no seu lanche, Sim, sim. É assim, que ela é criança, né? Só se ela quiser eu compro pra ela. Sim. Você não vai ficar chateado, não? Não, não é não. legal assim. Não, não, pode trazer ela aí. Eu vou trazer, pode comer à vontade. Não. É só um pedacinho que ela vai comer, só pra ah. saber se ela quer, tá bom? Rapidinho, ó. Aqui, Dudinha, é comidinha pra você. É isso, meu? Dá uma mordidinha aqui, hein? Sou ah, maluco nesse programa. De... Deixa eu dar uma mordidinha. <risos> você não falou? Ah. Não, Ô, Dudinho, olha aqui, ó, comidinha para você. Oh. Daqui, Você não, não falou não. que dava para ela comigo? É boa pessoa, não para o cachorro. Bolada, ah, é ela é minha filha, é filha é filho. Não, não, não, não, não, cachorro. Ah, moço, não faz isso, senão ela vai ficar não, não. estressada. Não. Dá um pedacinho aí, não, não custa nada. Ô, oh, senhora, hein? Come tudo, come tudo, não? Oi, João! Voltou, dona Priscila, diga! Você sabe que eu sou meio estabanada, né? Eu sei. Vira e mexe, eu perco alguma coisa. É. Dessa vez vai dar uma confusão. Roda ah. aí. Você é especialista <risos> em confusão? Tudo Vamos bem? rir no João Kleber Show! Seu nome é Fábio. Fábio, eu sou a Priscila. Prazer. Prazer. Você, você não é daqui, né? Eu nunca te vi não, por aqui. É? Sabe o que é, Fábio? É que assim, meu marido saiu de casa, é. né? E toda vez que ele sai de casa, eu perco o controle. Hum, sério. Você não me ajuda. ajuda, É sério, eu perdi o controle completamente. Sério. Pode se Vamos. Aqui. Senta comigo rapidinho. Encosta aí o portão. Sabe como que é perder o controle, né? Nossa. Preciso muito da sua ajuda. Ai. Ainda bem que eu te encontrei, viu? Deixa eu te falar, procura por aí o controle. Eu já procurei aqui no sofá, mas eu não encontrei, sabe? é o quê? Você me chamou que faz o controle? É o controle remoto da televisão, porque meu marido vai chegar e gosta de assistir o jogo. Se ele chegar e não achar... o controle? É, pra procurar todo... Oh, Ó, que isso? Gente! Oi, moço. Tudo bem? Posso falar com você rapidinho? Pode. O nome é Priscila, prazer. Como que é o seu? Edivandro. Edivandro que é de grandeza, que meu marido saiu, né? E aí eu tô sozinha em casa. E toda vez que meu marido sai, eu perco o controle. <risos> Ui, e aí eu preciso de uma ajuda, né? De uma pessoa assim como você, né? Sabe como que é perder o controle, né? Ah, hum? vai lá, a gente ajuda. Você né? me ajuda? Entra aqui comigo então, vem. Ai, tô sem controle. Ai, vem cá. Ai, que bom que eu te encontrei. Nossa, eu não... Olha, eu já procurei em toda essa parte aqui. Eu tenho certeza que tá aqui na sala. Você me ajuda? Procura nas gavetas, aí, em algum Mas lugar? procurou o quê? Porque a gente já perdeu o controle agora. Não, não, a gente? Eu perdi o controle. Você também já perdeu o controle? Ah, não, é o controle da televisão. Da gaveta, é refusão, não, oh, Vem aqui, ele você falou que ia me ajudar. Meu marido tá chegando, não. ele precisa assistir <risos> o jogo, ele vai ficar bravo. <risos> <risos> não, você precisa achar o controle. Ah! <risos> Fala aí, João Kleber. Beleza, meu irmãozinho? Beleza, irmãozinho, Vandor. Fala aí, João Kleber, hoje eu ah, tô afim ah, de dar dinheiro. É. Só que não. Roda aí. Vamos rir no então, João Kleber Show. Cheguei aqui fala com você rapidinho. Tá com pressa ou não? Tá afim de ganhar 10 ganhar conto? Ah, era é pra ser 50 e dar é 10. <risos> não, 10 conto. É um jogo. Ó, eu vou jogar a bolinha. Você vai, ó, pá, tentar acertar aqui. Se tu acertar, aí, eu te dou 10 conto cada acerto. É isso mesmo? Tô falando, pô. Se eu acertar é, mais 10, você é. acertar as três bolinhas, é isso não, mesmo? Não, você tem que acertar ali pra ganhar 10, as três. Ah, então vamos lá. Não, vou te dar uma oportunidade, uma. Atenção, hein? Vem mais, vem mais. Agora vai dar, vai, ó. Vou, vou facilitar, hein? Aí, ó, vou facilitar, hein? Fala, isso, mano? fala, fala, fala. fala facilitei, meu. hein? Facilitou, opa, opa, opa, opa, opa, opa. Nossa, não. Calma aí, velho. Tá com muita pressa aí? Não. É o seguinte, você quer ganhar uma grana? Quero. Tá afim? Tô. É 10 reais, tá? Vou, agora. Tá com pressa não? Não, tô com pressa não. Ah, então beleza, ó. É, é. o seguinte, você tá. vai se posicionar aqui, ó. Isso, vira um pouquinho pra cá, é. aí assim, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Tô. Então, eu vou jogar a bolinha, hum. eu vou jogar a bolinha, tá? Quando eu jogar, aí você pá, dá de cabeça pra ver se você acerta ali. Tá. Vamos ver se você acertar, ó. Cada vez que você acertar, é 10 reais. Atenção, hein, ó. Vamos ver, hein? Atenção, hein? Lá vai uma, ó, ó, vai. Opa! Ainda não, ainda não. Cuidado aí. <risos> tá ruim, hein? Aí, vai. Ih, pega o óculos, lá, pega o óculos lá. Vai lá, vai lá, mirou, mirou. Vai lá, mais uma, hein? Aê! Aê! Aê! aí. idiota, você é louco. Espera aí, moça, que é isso? Olha o que você me Espera aí, eu acertar lá, você não acertou. Não, eu não vi, então, Colocar o ovo aqui sem querer, moça. moça. Ó, oh, moço, foi sem querer! Oi, João! Fala, Ju! João, acabei de tirar minha habilitação. Ah, é? Mas eu não entendo muito de carro, não, viu? Não. Inclusive dentro dele. Oh. Não entendeu, né? Não. Só daí. Olha o que Ai. essa doida vai fazer. Vamos rir no João Clever Show! Moço, moço! Opa. Oi, moço, pode me ajudar, por favor? Não tá saindo o cinto. Posso Acho... chegar aqui, moço? Pode, por favor. Tá aí... Acho que o tempo errado. Deixa eu Ai, obrigada, eu ia Sim, ficar aqui. Nossa, passinha. quando Saiu, saiu. saiu Ai, tio O que tá rolando aí? Oi. Quem Oi. que é esse aí? Não, meu amigo. Esse aí que é teu amante? Não. Que isso, pô. Que isso o quê, tá tio? Ajudando ela? Ajudando ela? É? Sei. Tipo assim, deitadinho no do carro, Sim, ajudando exato. ela? Ei, tá é isso deitar, mesmo? Viu, não, não, mas você vai deitar agora, tio. Quem é você? Amor, amor, amor relaxa. Vai deitar agora, aqui <risos> Covardão. Solta. Moço, moço, me ajuda aqui, por favor. Eu sinto em perro. Ai, ajudinha aqui pra mim, aqui, ó. Não tá saindo. Tá duro, sabe? Tá ruim. E aí, Juliana? O que, que é isso aí? O quê? Que, o quê? O quê? Como assim? O quê? E aí, malucão? Tá fazendo o quê? aí? Tá fazendo o quê, amiga? Tá fazendo Não, eu sinto o quê? Não, ó. Eita, tá mexendo na minha mina aí, é isso mesmo? Amor, amor, calma. Amor o quê? Amor, não, amor é ele. Você, você, você não vai machucar meu amor. Pô, eu tô te desconfiado mesmo. Isso aqui que é o cara. Tá travado, Sim, ele é meu mãe, ele é meu amante. Não machuca é meu aí. Mãe. E aí, não, beleza? Ah, então, então, você falou que você ia me assumir agora, você não. Não, jamais. Não vai assumir, tio? Não, jamais. Vai assumir, maluco? vai assumir agora, tio. Não, vai machucar ele. Não, vai machucar ele. Ei, João! Beleza, minha querida? João, hoje eu tô fazendo uma pesquisa sobre a prevenção de raiva. Porque esse povo anda muito estressado. Olha aí, professor! o ler. Show! Oi, não, boa tarde. Desculpa atrapalhar vocês. É que eu tô fazendo uma pesquisa aqui na praça, sabe? Sobre a importância da vacinação contra a raiva. Vocês têm animal de estimação? Tem, né? Aham. Uhum. Quantos animais vocês têm? Só um? Tá. E é gatinho, cachorrinho. Cachorro. E vocês já vacinaram o cachorro de vocês? Ainda não, né? Pois é, gente, é complicado, né? Tem que vacinar porque tá um surto de raiva. E o dragãozinho aqui, você já vacinou também? Tá Amanda, tu não de da cabeça. O que, gente? Tem que vacinar... Oxi. Olha, pelo jeito não tá vacinado, né? <risos> Gente, é preocupante isso, hein? Tem que vacinar os animais, gente. O dragãozinho aqui, ó. olha só. Eita! Eita, calma. Tem que vacinar e leva pra vacinar urgente, hein? Eu, hein? Oi, casal. Boa tarde. Boa Tudo tarde. bem? Pessoal, eu tô fazendo uma pesquisa aqui na praça sobre a importância de vacinação contra a raiva. Vocês têm animal de estimação? Não, meu não. não? Nenhum animal? Nenhum. Gostaríamos de ter, mas entendo. Ah, entendi. Uma... Mas esse dragãozinho aqui? Ah, Vocês já vacinaram? Olha que não tá perfeita, vacinado ainda pelo jeito, né? Perfeita, que eu não gosto Olha disso. que é isso, moça, barraqueira ainda. Ai, meu não, Deus, tá bravo não, o negócio. Não, mas... Meu Deus do céu, vou embora, hein? Eita, Lelê. Meu Deus, não tá vacinado. Oi, João. Oi, Juliana. Fala, João, minha querida. aqui no restaurante temos um diferencial. Ah, é? É, a receita é exclusiva do chefe. É? Não entendeu? Roda aí pra você ver essa loucura toda. <risos> Vamos rir João ah, Clever Show! uma olhadinha no cardápio. Olha, eu tenho uma sugestão muito boa hoje. Tenho. Tem duas receitas exclusivas do chefe. Tá? Uma é carne com batata e legumes. A outra é costelinha ao forno. As duas é top por R$12,90. Carne com batata? Carne com batata? Sim, peraí. Vou trazer ele. Olá. Como é que vai? Tudo bem? Você escolheu a carne com batata, né? Ok. Então, você, por favor, você pode começar a anotar, tá bom? A receita é o seguinte: duas batatas médias, Muito bem uma bolada, cebola inteira meu. picada. Mas é, eu tô pedindo pra. Peraí, peraí, peraí, do, não, não me interrompa. 800 gramas de filé mignon, outra carne não vai funcionar. Você anota aí, você ah, não tá lutando? Não, é exclusivo, anota. Mas ele não vai trazer o prato pra mim? Não, você é, não falou pra ele. Eu falei que é a receita exclusiva. Receita é. é exclusiva, isso aqui é uma receita eu minha. Eu ia trazer o prato pra mim? Não, o prato tá aqui já, ó. Agora eu ah, vou passar, anota a receita ah, aí. Não, não, tem que acertar isso aqui, ó. 12,90, certo? a ah, Não, Não, aí, eu já te passei a receita, você tem que pagar agora. Oh, rapaz, como assim? Você vai ser sem pagar? bolada, bem bolada. Olá, meu querido. Tudo bem? Como é que vai? Bem. Você pediu a costelinha, não é isso? Costelinha. Ah, tá. Tá preparado pra preparar a melhor costelinha que você já comeu na vida? Tá <risos> bom. Ó, tá aqui, ó. Você começa a anotar, então. Eu vou te cantar a receita. Uma costela suína. <risos> creme de cebola, um pacote todo. Você coloca lá, tem que ser o pacote todo. Você tá... Tem que anotar, então. Pra que, que eu vou anotar? <risos> Não, não. Você, você explicou é, é. pra ele? Sim, você pediu a receita a exclusiva receita? do chefe. A receita? Não, peraí. Uma... Não, não, que eu sou isso? um chefe Não, não, eu sou um chefe renomado. Você é doido, meu! Mas não, você, você tem tá que lá acertar isso aqui, 12,90. Você é louco. Eu já, eu já comecei a ah, te tá passar passa receita, tá meu amigo. Não, você é louco. Pô, vocês são palhaços? Não, eu sou um chefe renomado. Você é passando. você é um palhaço. Quem é o dono dessa p****? Sou eu. Você é Sou eu. Sim. Alô, criançada. Oi, João. E aí, Carol, beleza? João, se tem é. uma coisa que meu chefe exige, é uma atenção Ei, redobrada com os nossos clientes. Quer ver vamos só? João é show. Oi, boa tarde. Boa tudo aí. bem? Muito prazer. Posso tomar um minutinho da sua atenção? Sim. Então, é que estamos aqui no nosso estabelecimento com uma política o de higienização dos carrinhos antes das compras, né? Porque vendemos produtos né, de alimento e tal, e às vezes pra né, não correr o risco de pegar uma infecção, alguma coisa. Quer fazer uma higienização rapidinho no carrinho? Sim, tô aqui. Alex, por favor, higienização. Que isso? Você é doido, oh, meu! Não, é, gente, <risos> no carrinho. Não, é ó, o carrinho. Não, é, é tá o carrinho. carrinho. Aqui, ó. Ah, aqui, ah, no tá carrinho. carrinho. Ah, não ó é, é, é Oh, é bom também! Tá <risos> Não, mas por <qual> quê? É? <risos> Oi, muito boa tarde, casal, tudo bem? Posso tomar um minutinho da atenção de vocês? Então, é porque nós estamos aqui com uma política de higiene no, aqui no nosso estabelecimento. Então a gente tá aconselhando fazer a higienização do no, dos nossos carrinhos, né? Antes de fazer as compras, né? Porque tem produtos, tem bebidas, alimentos, né? Então é sempre bom né? prevenir, né? Pode fazer a higienização no carrinho de vocês rapidinho? Alex, por favor. Opa! O que foi? O que foi? O que, tá tá tá tá que foi, meu? Oh, oh, oh, não, eu tô limpando aí, tô entrando aí, tô limpando. Oh, aí, Aí, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Oi, João, meu amor. Tudo Fala, bom? Raíssa. E aí, minha querida? João, se tem ah. uma coisa que eu não faço, é descer do salto. Raíssa, você vai Roda é uma aí que tu cara vai entender. Pau, meu. Olha o que a oh, Raíssa vai fazer. Vamos rir no Jogleber Show desse domingo. Obrigada, oh, tá? Não, não. Você não se oh, tá Mas... Que p*** é essa aqui? Oi? E por que, Oi. que você fica olhando pra ela? Não, não, não. Que coisa mais que ridícula. Foi, por que você... Você não tem roupa, não? Tenho, tá aqui uma. Não, sua p***. Tá com... Nossa, tá me aqui. respeite. Respeita calma. nada, respeita calma, nada. Você tá Para pra calma. ela, você para disso. Calma, eu vou isso nela. De para. Sai da frente. Calma, moça. Como é que você aguenta? Eu Como é que você aguenta, meu Deus? Eu vou gastar uma roupa desk. A f... f... é roupa essa? que eu quiser, meu amor. Sai daqui. Você é louca, mulher. Sensacional. nacional. Nesse domingo você vai rir muito no João Kleber Show. Vamos rir, vamos rir. Essa. <risos> Oi? Qual o seu problema? <risos> eu tô tentando amarrar a minha sandália. Você ah, pode mas me ajudar? Você precisa ficar bem de frente pro meu marido? Não, eu tô de costa. Que não que tô de frente. De frente. Se toca, meu. Moça sandália ah, de. Eu posso? Ah, eu posso. Ah, eu posso. Sandália. Tá vendo? Olha que, que ridícula. I me poupe. Ah, é uma p***. Eu só pode. Me, me, me respeite. respeite. Para de ganhar. Me respeite. Não, não. Não. O que é que eu tô não. fazendo com porra? Ah, me poupe. Me poupe. Me poupe. P... P... <risos> Oi. Oi, Ai. tudo bem? Oi. Tudo. Precisa virar o c pra cara dele? Na hora de ter essa Como de sapato? E você, precisa ficar um da do sapato? Não, não. não, não, não precisa gritar, não. Eu preciso, consigo sim. ouvir. Tá achando ruim? Você pode abutuar pra mim, então? Eu vou abutuar minha mão no meio da tua cara, sua Mas não vai Ah, você! Não, não, Pega a, a p Não, não falo! Fala baixo! Não fala! Não falo! Tá, não falo e você me respeita. Eu tô indo embora. Tá. Tchau, tchau. tchau Fui. Não, saca Volta, prova seu pé. E aí, João? Beleza, beleza? Falou, Alex! Beleza, é, meu? João? Manda! No meu novo ah. ramo de atividade, aqui tudo é testado ah. e aprovado, porque eu prezo muita qualidade. O quê? Quer ver Cê... como? Olha o <risos> que esse só. doido vai fazer! Vamos rir, Ótimo. vamos rir no João Kleber Oi, Show. Eu sou Alex, tudo Bom. bem? Você que é o candidato ao emprego isso, daí, isso, né? Isso, isso. Ah, maravilha. Você já tá sabendo como é que funciona aqui o. Já, já falaram para você já mais ou menos. A pergunta é o seguinte. Aqui a gente trabalha com urnas, né? Funerárias, caixões, certo. né? Você tem algum problema em trabalhar não, com não, isso? Não, tem alguma não, encanação? Não, nenhum é Então vem comigo, vamos começar. Vou te mostrar aqui como é que funciona. A gente vai trabalhar aqui, sabe? Ó, que... Então a gente tem que testar a resistência dele, né? Então eu vou pedir para você. É... Sim, por favor. Não, porque o trabalho é esse, é pra gente testar, né? Eu não vou poder testar com um cadáver mesmo, né? Então, você por gentileza, você pode? Pode é deitar. aqui é seguro? Aí, a gente vai ver agora, né? Exatamente pra saber se, se ele aguenta. Pode deitar. Vamos lá. Tranquilão. Aí você vai me falar o que você acha, se tá tudo bem, aí. Isso. Ó, parece que eu ouvi um estalo. Acho que não, né? Deita mais pra cima, pode por a cabeça aí. Não, fica tranquilo, lógico. Deixa eu ver uma coisa aqui, cara. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu, vi, eu vou botar a tampa aqui, a gente vai enterrar você, mas duas não, horinhas assim, só. Não, é? não mas é pra, é pra testar pra ver se a, se a terra não absorve e tal. Não, Enfim, vamos lá, vamos. Não. Rapidinho, vamos. Tá um vamos tampar? Novo, não, beleza? Não. Eu vou enterrar você agora. Não, não, não. é só pra você enterrar, é só por, duas não, horinhas, não. mano. Mas, calma aí, mano. Ó, ó! Caralho, meu chucegueira né? trabalhar! Seu nome? Reginaldo. Ah, você é o Reginaldo. Isso. Eu sou o Alex, eu sou o proprietário aqui da funerária. É, bom, você que tá pra vaga de emprego, né? Tô, tô deduzindo, muito bom. Aqui é o seguinte, a gente vai testar a qualidade das urnas. Então, o trabalho... Eu vou te mostrar. Você tá, tá disponível para começar agora? Um teste, pelo menos? Posso. Pode ser? Então, deixa, deixa o jornal aí, vem, vem comigo, me acompanha. Aqui é muito simples, você vai só testar a qualidade do produto comigo. Vem cá. Então, Reginaldo, como eu tava te explicando, Aqui ó, a gente vai trabalhar aqui, aqui o, o, o trabalho é pra gente testar a qualidade. Isso aqui, por exemplo, é um caixão, ele acabou de chegar pra mim, então o que acontece? Eu preciso que você deite aqui dentro, pra ver se não vai ter um problema, se não vai trincar, rachar, né? Mas eu vou ter que de, de, deitar aqui dentro? Sim, não, mas a, a, o trabalho é esse, a gente testar a qualidade. Quer ver? Por favor, vamos lá, vamos ver se... Pode vir, você falou que não tem encanação nenhuma, não quebra, né? Não não, né? Não, a gente vai ver agora, é exatamente para isso, fica tranquilão aí. Porque, pô, a gente tem que ter uma qualidade, a gente tem um nome a zelar, né? Então tem que ser uma qualidade muito boa. Pode deitar aqui, ó. É, parece que tá beleza. Vamos fazer o seguinte, então, pra ficar completo mesmo. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou tampar aí agora. A gente vai enterrar você. o quê? o quê? o quê? Não, é duas varinhas só. Quer ver? Não. Deita. Não, peraí, peraí. Aí. Não, vai. Mas... vamos lá. É rapidinho, gente. Não, deita aí, deita aí. Vou enterrar você. É Alex, para com é, é, é, é negócio, que... mano. Ah, vai me enterrar? É, tô vivo? Pra que é que eu vivo, mano? Mas você não mas quer você trabalhar? Ser... Não, mas aí é, é, eu vou feirar, Você vai me enterrar, você pode. Vai... Então, vi, se você não trabalha, não dá pra trabalhar comigo, não. E aí, João? Oi, João. Dois loucos. João, se tem uma coisa que eu sou, é um homem é. sério, um homem comprometido, eu jamais mentiria. Roda aí que você vai ver. Vocês vão ver o que esses dois malucos vão aprontar. Vamos rir no João Kleber hoje a noite Show. A gente vai aproveitar muito, muito eu Ah, hoje. Parece. A noite é nossa, a noite é nossa. Peraí, peraí. Alô? Oi! Oi! Oi, amor! Tudo bem? Tudo, e você? Não, claro, claro, não. Tô, tô indo, tô, tô aqui no... tô... tô no trem indo pra casa. É... Eu vou demorar um pouquinho. No trem, trem demora, ué. Que isso? Eu jamais te trairia, amor. Eu jamais trairia. trairia. Ah, amor, tá, tá, tá uma barulhada aqui, tá muito barulho. Não dá pra falar agora, tá? Porque você acha que eu tô te traindo? Eu jamais te trairia, amor. Eu jamais te trairia. Jamais, jamais. Ah, é? Você não tá acreditando em mim? Então eu quero que o trem que eu tô descarrile, se eu tô mentindo, tá? Eu quero que esse trem descarrile! Eu quero que esse trem aqui! Eu quero que pare esse trem agora aqui! Eu quero que pare! É. Oi, João! Fala, Priscila! Tem duas coisas que nunca você pode negar pra alguém. O que quê? é um copo de água e a ah. senha do Wi-Fi. Ah, Só é? Tem gente que abusa um pouquinho, né? Olha. <risos> eu. Você ah, vai... Vocês vão ver o que essa doida vai fazer. Vamos rir Aí, no moço. João Kleber Show. Oi, Olá. tudo bem? Tudo bom? Meu nome é Priscila. Prazer. Olá, prazer. Como que é o seu nome? É Deixa eu te falar. Minha internet tá funcionando aqui, não. Eu acho que deve ter sinal que tá ruim. Ou eu... acabou o plano mesmo, viu? Sabe o que eu te falar? você não Passaria um pouquinho pra mim. Só, é, roteia pra mim o Wi-Fi. Só pra mim ver uma coisa aqui muito importante, sério. Tô esperando também um pessoal aí, rapidinho. Achei aqui, ó. Achou? Esse aqui acho que é você. Ah, tá. Põe a senha pra mim aí. Senha? É. Digita aí. Não vou nem ver, tá? Deu. Deixa eu ver. Tá ok. Deu. Deixa eu conectar. Olha, tá bom o sinal, hein? Legal. Você vai ficar aqui um pouquinho, né? Deu, tô, tô, tô, ah, então tá, Pera aí. Então, deixou. Nossa, tô até tremendo, que eu preciso ver isso aqui. Peraí, peraí, peraí. Ah, Priscila, tu não bate bem na cabeça. Nossa, essa olha série, que tá meu! A tá muito emocionante. <risos> gente, gente, pera, pera, pera, pera! pera peraí, peraí, peraí, peraí! Ih, meu, cara vai matar ele aqui. Meu Deus! Não, eu vou atrás de você. Oi, João. Outra, João. João, machuquei no meu braço. É, é, é. E detalhe, estou necessitada. Tá Preciso de um homem para me ajudar. <risos> só vai fazer loucura. Será que eu vou conseguir? Ah. Roda aí. Você é especialista em confusão, Oi. vamos rir no João Kleber Show. Posso me sentar aqui? Pode, claro. Prazer, Bianca. Prazer, Lucas. Nossa, Lucas, você é grande, né? Sou. Opa, só um pouquinho só. Eu acho que você dá conta. Uhum. Você poderia me ajudar a levar uns pés? Dá? Aonde você quer? Ajuda pra quê? Levar, levar ferro. Eu quero levar ferro, mas um braço assim ah. eu não consigo sozinha. Vai ser. Na minha ah, casa. Na sua casa? Ah, então vamos lá, eu ajudo. Então vamos. Vamos lá. Só que antes vem aqui comigo. <risos> Ó, bem bolada, bem bolada, é um bem ferro, bolada. Mas pega e leva. Ah, tá me tirando, pô? Tá me tirando? Como assim? Você não pode ser gentil levar ah, o ferro na não. minha casa? não. é coisa que ferro Não, esse é o ferro. Você achou que era o quê? Mente maldosa. Veio bolada, veio bolada. Meu, hein? Tudo bem? Tudo bem? Posso me sentar? Já pode? sentando? Pode. Prazer. Ianca. Ai, machuquei meu braço. Então. Nossa, deixa. Hum, acho que você dá conta. Dá conta gente. Me ajudar. Então, eu quebrei meu braço e eu estou necessitando mesmo muito de levar ferro. Que pertinho. Tá bom. Vamos lá então? Então só antes, vamos aqui comigo pegar um negocinho aqui que eu deixei aqui. Esse daqui é o ferro eu quero levar pra minha casa. Não, não. Vamos levar? Não, não. Que... Ué, nossa! Ô, oh, é uma ajuda! Você achou que era o quê? E aí, João? Grande JB, meu querido! João, a vida é feita de oportunidades. É Tem verdade. gente que aproveita, é tem gente que não. É. Tem gente que se dá bem, tem é. gente que não. Tem... Não entendeu? Já se aí. liga aí. Não entendi. Vamos rir, João Cleber Show. Beleza, cara? Beleza? Tranquilo? É. Tranquilo, né, cara? Só de boa aqui no parque? Aproveitando tá o dia, né? É bom, é né? Dia. Pô, ainda bom que tá esse sol, vendo? né, velho? Cara, sabe o que eu mais gosto aqui, cara? Tá cheio de delícia aqui, né, Você meu? é louco, mano. Tem um monte, cara, um monte, um monte, um monte de delicinha, só cara. Só uma outra só, mas tá... Meu... Sem brincadeira, cara. Eu vi uma, velho. Você viu que eu tava vindo de lá, né? Sei. Meu, lá tá aqui perto, cara. Nossa, uma delícia, cara. Aí, e eu acho que ela tá com uma amiga, cara. Uhum. Top lá ver? Bora ver. Bora, bora? Bora? Sério Mano, sério, cara. É? Meu, eu senti o perfume, tá cheirosinha, cara. Caraca. Delícia. Vamos ver a delícia? Não. Vamos lá, vamos ah. tá, Vamos lá, cara, vamos lá. Tá aqui atrás, cara. Tá aqui atrás. Sério, é sério? Sério? sério. Sério, tá aqui, ó. Dá uma olhada aí, ó. Delícia, velho. Que delícia! É. Gostou é. da delícia! Opa, opa, opa, opa, opa! Beleza, cara? Tranquilo? Tranquilão? De Só de boa hoje, né? Que bom, né, cara? Você prefere assim quando tá assim, solzão ou quando tá mais friozinho? Solzão, né? É bom. Para essa mulherada, né, cara? Tem algumas aí. Tem algumas aí, né? Você vindo de lá, você viu alguma, cara? Pô, mas tinha ou um já tinha, assim. Tinha mesmo? Tinha, Cara, mas eu acho que não foi a melhor do que eu vi, não, cara. É mesmo? Nossa, cara, eu vi uma delícia, cara. Cara, é o seguinte, cara. Ela tá aqui perto e eu acho que tá com uma amiga. Vamos lá, cara? Vamos lá. Quer dar uma olhada? É. Vamos lá? É. Vamos lá? É delícia. É. Olha lá, tá Aqui, ó. tá Aqui a é delícia, ó. Que delícia Bem bolada, bem bolada, bem bolada. É uma brincadeira. É uma brincadeira, é uma brincadeira. E aí, João? Beleza, beleza? Olha pois essa é um... dupla de dois Pois é, João. De vez em quando eu dou cada mancada. Dois, Ai, Nem me fala, viu? Só tá queimando meu filme. Ah. Quer ver? Liga Olha. aí. <risos> Oi, vai. Vocês tá um um o que esses dois malucos vão aprontar. Vamos rir no João Kleber show. Oi, Felipe, tudo bem? Tudo bem, você? Nossa, também. Como você é lindo, né? Ah, obrigado, você também. Sério? Lindo. Nossa, gatinho. Ah, é porque você nem sabe. Hum. Eu fiz uma cirurgia faz mais ou menos um mês e meio. E desde então, assim, sabe, eu não saí com ninguém, sabe? Ah, mas você vai com tá Será que você não passa topa aí? sair comigo Mano, hoje? A gente passa Sério? ali e segue o Germano? Assim. E aí, aí Alec! Muito aí, bom! Nossa, tudo bom, cara? Ai, Ficou show de bola, hein, cara? Olha, Ficou? Bem Gostou? Inacreditável, cara, nem parece que. Bom, né? Não, mas e o volume aí, Não, E aí, meu? Beleza? Não, tirei. Pra não atrapalhar nada. O gatinho aqui, ó. É, saiu, irmão. Pô, de Vamos, desculpa, saiu, cara. você oh. estragou. Não, vou te ligar estragou depois. Ele combinou a tá, cerveja combino ah, aí. Beleza, vamos combinar depois. Oh, valeu, valeu. Senta aqui, ó. Oh. Senta aqui, não, gatinho. Namorada? Tá me aqui, vou... namorada? É, namorada. Que namorada, velho? Não, não vamos sair. Você marcou sai. de sair comigo. A gente marca. Nós ia sair de carro, pá. Vamos sair, gatinho. Não, não, não, não. Bem bolada Nossa, bem bolada. Nossa, agora tem namorada, né? Oi, boa tarde. Tudo bem? Sim. Posso sentar aqui do seu lado? Como se chama? Nossa, eu tava vendo aqui. Carol, prazer. você ah, é? Gustavo. É? Gustavo, que nome é. lindo, que igual você, né? Eu posso te fazer uma proposta? Vamos, claro. De... Eu... Primeiro eu vou te contar o que aconteceu comigo. Hum. Eu fiz uma cirurgia faz mais ou menos um mês e meio, sabe? Desde eu então, também, eu, não... É eu não saí com ninguém, ah, eu sabe? Sair, então, a gente já vai lá? Sério? Você Como sairia comigo? Uhum. Nossa, porque assim, eu nunca, eu não tive mais, sabe, intimidade é? com ninguém desde a minha não, cirurgia. Tranquilo. E assim, sério? Nossa, gatinho. Germano? E aí, Alec é Irmã? Que é isso, velho? Né? aí, não, mano, sensação, beleza? Beleza. Mano, ficou... Beleza. Cara, incrível, meu. Quase que eu não te conheci. Sério, né? Ficou fico bom, fico bom, né? Mas aí, eu... bom. Não, não, não, peraí, peraí, ô. Pera, legal, né? brother, oh. cara, brother aqui? conversando aí. Não, não, tô atrapalhando, não, é, né? É, você atrapalhou, desculpa, meu. Desculpa, oh, pô. Eu, é. eu desculpa, ia fazer o um encontro com. Vamos lá marcar nosso encontro lá. tranquilo mesmo. Não, vem cá, gatinho. Vamos lá, você marcou encontro comigo, pô. Oi, João! Tô com uma dúvida cruel. Mas tem okay. muita gente que vai ficar nervosa ah. aqui, viu? Roda ah, é? aí! Pegadinha inédita no João Cléber Show! Moço, me ajuda aqui. Tô precisando é. comprar preservativo. Meu namorado tem o teu tamanho. O pequeno é o grande. De brincadeira, Dá calhar. licença, eu não falei com você. Ah, Meu não falei com você. Qual que você usa, moço? Qual que você usa, moço? <risos> moço, me ajuda aqui. Por favor. Tô comprando preservativo pro meu namorado, ele tem o teu tamanho, assim. Tamanho P, o teu, né? Vou é? levar pro meu namorado, moço. Porque. Eu tô só fazendo uma pergunta. Não precisa. Nem foi contigo que eu tô falando. Tô falando com o teu namorado. Qual que é o tamanho, moço? Me ajuda, moço. Me ajuda, moço. Qual, é tamanho, moço. Qual que é o tamanho, moço? Ai, sua chata, ciumenta, boba. Oi, João! Fala, Priscila. Se tem uma coisa que eu detesto, <risos> é a amiga que se faz de amiga pra ficar copiando as <risos> oh. coisas que você faz. Ah, me poupe, né, Priscila? Ah, então roda aí, roda, você roda vai aí. Já, ai, ai, cê, cê ai. Você falou para falou pra mim, você não falou nada, eu falei, eu pra, falei pra você primeiro. É assim, eu falei pra você. Essa pegadinha é sensacional. Vamos rir, fazer. vamos ah, rir no show Clever Show. Eu isso pra você, não faz tempo. Ah, não. Casal, tudo bem? Olha só, a gente tá numa discussão aqui que essa, essa folgada, copiona, Sim. foi e fez a mesma tatuagem que eu no mesmo lugar. Mentira. Mentira nada. Mentira, Cadê que eu a falei sua? que eu ia fazer? Aqui, no, ó. No, aqui, ó. Vem cá. Aqui, ó. sem Não tá igualzinha? Essa coisa pra você comer da rua. Não, tá. gente... Moço, fala aqui pra gente, ó. Tá igual, ó. Olha. Não tá? Não, não tá, não. Tá diferente. Gente, nossa. Nossa. Hum. E aí, João Kleber? Grande beleza, leque. beleza? Tô beleza? Tranquilo? Então, João. Que que é? Servir é um ato de nobreza. É. Agora, servir para cair em roubada, aí não dá, né? O que você só. vai aprontar, meu? Vamos rir, vamos rir no João Kleber Show! Boa tarde, cidadão. Tudo bem? Eu sou o Tenente-Coronel Duran. Qual é o seu nome? Juvenal. Juvenal? Juvenal do quê? Juvenal Vieira, endereço? Confere. Muito bem. Você está ciente do conflito entre os Estados Unidos e o Irã? Confere? Não. Você não está sabendo? Não, tô sabendo. Que tem a iminência de uma guerra acontecer? É. Exatamente. Você sabe muito bem que o Brasil é um país aliado dos Estados Unidos. E estamos convocando todas as pessoas que, no caso, você deve ser um reservista. Você já se alistou no Exército, né? Então você está sendo convocado pra me acompanhar, pra poder entrar nesse conflito, tudo bem? Não, não, não, Alex, não golai, para com esse negócio! Como fala. é que é? Não, não, você não tá entendendo, você não tem escolha. Não, não porque não você, não vai se se <risos> <risos> você vai se tornar um refratário se você não me acompanhar. Não, não Inclusive, a partir desse momento, você é um soldado, porque eu estou requisitando a sua presença. Nós vamos mandar vocês pra linha de frente, pra que o inimigo possa gastar munição ah, em vocês, ah, aí depois a tropa de elite vai e ataca e a gente consegue que... ter vitória. Ah, não, mas é por isso mesmo. A gente vai matar o Zé primeiro. Não, meu amigo, você vai ter que vir comigo, senão você vai ser conduzido à corte marcial. E vai se tornar um refratário. Pode ser, mas não vou não. bem, bolada, bem bolada. É simples assim? Então vou ter que chamar uma viatura pra conduzir você, tudo bem? Sem problema. Ele foi convocado pra ir pra guerra comigo. E quê? A partir de agora, não precisa nem usar roupa, porque a partir de agora você vai usar roupa militar. Dá licença, eu vou embora. Você vai embora como assim, rapaz? Mas pera um pouquinho, não, como é que essa conversa aí de repente assim? Não, não, não pera aí, então, não, pode deixar, pode deixar, eu vou chamar uma viatura, pode ficar tranquilo. Oi, João, tudo bem? Diga. João, hoje eu tenho um convite irrecusável para os Você é especialista em confusão? Vamos rir razão, no João Cleber Show! Queria fazer um convite. Na realidade, estou convidando alguns homens. Está afim de ver uma pelada? Oxi, moleque. Quer assistir uma pelada? Quer ver? Espera ah, que história é pelada. Tenho certeza. É. Quer ver? o é. Quer ver, é. quer ver é. a pelada? Calma, moça. Calma, é Calma, Ingresso. Ingresso. É ingresso, moça. Moça, é com você. Dá licença. Dá licença que é com você. É ingresso. quer assistir a pelada? Vamos ver a pelada? Oi, casal. Tudo bem? Eu queria fazer um convite pra vocês. Na realidade, é principalmente, principalmente pra ele. Você gosta de ver uma pelada? Tá, Fim? É um convite. Vai ver uma pelada. Você sabe se ele gosta? Ele tem cara de quem gosta de ver uma pelada. Gosta? Olha o que essa doida Quer? tá fazendo. Vamos meu. ver uma pelada, vai. Dá licença, viu? Vamos ver uma pelada, moço. Vamos, vai ver uma pelada. É um convite, moça. É um convite. Calma, é só pra assistir uma pelada. Ah, ah, essa vai ser legal, eu sou nosso namorado! Fala aí, João Kleber! Beleza, meu irmão? Oi, João! Olha essa! Olha, eu já Vamos falei pra você, todos. você não serve pra isso. Ah. Você tem que trocar de ah. profissão, tá bom? Aí, não troco, junto. não. Ah. Roda aí. Ah. Você não leva jeito. Como tô assim, falando. eu não levo jeito? Não leva, não isso adianta é o que você. Estou falando com entendeu? você, não você leva, é não leva jeito ciúmes, pra nada. Não é Não é ciúmes nada não. É não leva jeito Sim. e pronto. Ah, não não é leva, não leva, ah, não tá tem bom. jeito. Eu não aceito isso, você não leva. Nem querer se exibir e tal, você não leva jeito pra nada. Ô oh, moço, você acha... Meu... Casal, vocês acham meu corpo feio? Sinceramente. Será que ela leva jeito pra ser modelo? Leva? Aí, Como assim? Olha isso, aqui, ela, ela leva jeito? Leva ele aqui, ele falou jeito. que leva, ele falou que leva, leva jeito. jeito. Ela leva. Ele, ele a falou jeito. que leva jeito. Eu acho que não leva. Opa, opa, opa. Você tá errado, ela não leva. Ela não leva. Tá falando que leva? Não leva jeito. Claro que eu levo jeito. Eu não leva jeito ah, pra levo nada. Jeito, que sim. isso? Tô falando errado. Você sim. não leva jeito, não. Você não leva jeito. Eu não quero saber. Tá, não, ah, leva não leva jeito. jeito, você não leva jeito pra nada, ah, entendeu? Tá bom. Não dá, não dá, não... vocês me acham feia? Não, ela falou que leva jeito pra ser modelo, não leva ele jeito. Tá falando que meu corpo é feio. É feio, é gente. feio, não meu leva, é horrível. Feio. É feio, leva, é feio. leva, é feio. Leva, é feio. leva jeito. Não, meu corpo Acho que é Leva jeito, Ele tá falando que é leva, feio. ele falou não que leva jeito. Você tá desconcordando de mim? Não leva, não leva jeito, leva jeito. Pensando, ele falou não, que não leva. Que ele não, é não, meu leva. Marido, não leva jeito, né? leva, leva, jeito leva. Ele é leva jeito Ele falou que leva jeito, leva jeito. Falou que leva. Ah. Não leva jeito, não leva jeito. E aí, João? Beleza, ah, beleza? Alex. Beleza, querido! Ah, então, sabe que o povo tá tudo preocupado aí com energia renovável, meio ambiente, ah, né? É então a solução é o quê? Carro elétrico! Mas será que o nosso povo vai gostar disso? É. Opa, bom dia! Esse maluco! Vocês vai? vão ver que esse doido vai brotar com essa pegadinha! Interessado em algum carro aí? Eu só posso falar no carro econômico, 40 mil reais. Ah, é? Que Deixa aí? eu te falar uma coisa. O senhor já ouviu falar em carro elétrico? Já falar. É o um novo conceito agora, uma economia fantástica, um carro super confortável. Posso mostrar para o senhor sem compromisso nenhum? Pode. Até para o senhor ter o conhecimento. Olha aí, isso aqui, ó. Olha, olha a beleza desse carro. Pode entrar nele para o senhor sentir. É fantástico, é um carro sensacional. Novo conceito no Brasil, carro elétrico. Economia comprovada. Olha aí, o que o senhor acha? Gostoso, né? Todo, né? Todo, né? meu, ah, né? ah, tá, tá dando choque aqui, meu! Tá dando choque? mas é normal, Seu o carro não. é elétrico, Ai, né? Tá dando choque, meu! Tá dando choque aqui! Não, mas peraí, você não quer sentir mais o carro? Tá dando choque! Não, mas... Não, mas... Oh, tá dando choque, meu! Não, mas... Tem que falar em é tudo a ah, choque! Cara, você já viu falar em carro elétrico? Já, já. Vi. Por favor, eu vou te apresentar um carro agora. Você vai se apaixonar. Olha só. Primeiro vem cá, dá uma olhada na frente dele. Olha, olha o desenho desse carro, cara. Você vê um carro moderno, bonito. Pode ficar à vontade, liga ele, faz o que você quiser. Esse carro aqui, meu, tá tendo uma saída incrível. Olha só, pode ficar à vontade. Olha que carro bonito, gostoso, confortável. Pode ligar ele. O que, que foi? sacanagem isso aqui, né? O que, que ah, aconteceu? Não, não qual é o problema? Mó choque isso daqui, mano. Carro elétrico, amigão. Não, carro elétrico. Não. Ué, você não aguenta um choquezinho, não? Oh, não, não. Não, é pelo benefício que o carro vai te ah, dar. Calma aí. Fala aí, João Kleber. Beleza, meu irmãozinho? Beleza, irmãozinho, Vandor. Olha, eu vou te falar, João Kleber. Ah, ah, só pelo cheiro é. já dá pra gente saber se tá boa ou tá ruim. Isso é verdade. Roda! Vamos rir no João Kleber Show. Opa, dá licença aí, velho. Beleza, Opa, mano? Tá, beleza. Como é que tá? Ótimo. Eu tô pedindo uma ajuda pro pessoal. Sabe o que, que é, velho? Eu, eu tô passando por aqui, não consegui falar com ninguém. Eu vi você dali, ó. Eu tô com um negócio aqui... Eu não sei se o cheiro é assim mesmo. Você pode ver pra mim, por favor? ó? Dá uma olhada aqui pra mim. Vê se esse cheiro é assim mesmo, esse bagulho aqui. Mano, tu é doido, meu! Não, isso aqui é exame de o quê? <risos> Calma aí, velho. Exame de fezes, Opa, Beleza, mano? Sem sair, velho. Da hora? Tá de boa aí? Queria pedir uma ajuda pra você, velho. Vindo ali, tô precisando que alguém me ajude, mano. Mas é o seguinte... Eu tô com uma parada aqui, eu não sei se o cheiro é assim mesmo, né? Se eu puder me ajudar, eu até agradeço, cara. Vê pra mim isso aqui, vai se o cheiro é assim mesmo, ó. Vê pra que? mim. Que <risos> do cheiro. É, isso é me de fezes <risos> que eu fiz, e aí tá. E aí, p***, Ai, João! Beleza, minha querida? Ah. João! Cara, isso é uma coisa tão complicada e quando a gente pede ajuda, as pessoas entendem tudo errado. Quer entender? O que Aperte o <risos> play. Vamos rir no João Show! Você, vem cá! Vem aqui, menino, corre! Tudo bem com você? Uau! Boa. Adoro atleta assim, sabia? Prazer, meu nome é Prazer, Luna. Minha. Tudo bem, João? Vem cá. Senão os vizinhos ficam aí falando mal de ah, mim, sabe? Eu... Eu, uma menina pura assim, ah, né? Não dá. Você é dentro de casa, então, senão a entrar. Então, não tem ninguém não, sabe? Eu tô muito carente, meu marido viajou. Ai, eu tô precisando de um carinho, sabe? Eu amo dormir de conchinha. Você dorme de conchinha comigo? Mesmo? Ótimo. Então tá aqui, ó. Não, Bem bolada, bem bolada, bem bolada. Grandes. Não, mas nós vamos separar pra quê? É, eu, eu amo dormir com as conchinhas. Não, você tá tirando eu, né? Tirando como? Eu tô aí passando, você me chama, eu acho que vai ser um bagulho pai e você tá com conchinha. Sim, amigo. Mas... Não, isso aí é uma atiração, você é louco? Estiração? Conchinha, mulher. Me ajuda a separar as conchinhas, ah, porque, não, eu, porque eu, eu, eu amo dormir com, com elas. Deus, Vem aqui, menino. Bem bolada, bem bolada. Você! Vem aqui, vem! Sim. Você, é claro! <risos> né? Não dá pra ficar aqui fora, os vizinhos são meio linguarudos, sabe? Verdade, sim. Vem cá, entra aqui mais um pouquinho, vem cá. Mas por que, que eu vou entrar aqui? É, eu preciso falar com você. E olha, desse jeito não dá pra ficar aí fora, né? Você concorda? Sim, verdade, verdade. Eu tô tão carente, sabe? Meu marido viajou. Ai, eu não sei mais o que é tão carinho, sabe? Sabe o que eu adoro? O Dormir de conchinha. Dormir de conchinha? Ai, oh, eu fico tão apaixonadinha só. E Comigo que quer dormir de conchinha? Eu quero tocar com. Oh, bora lá agora, então. Vamos lá. Sério? Oh, que isso? Ai, que Vamos difícil. lá ver o que Agora? Ah. agora! Então, olha, aqui, ó. Me ajuda! Pegar as é conchinhas! Ah, não Sensacional! Não, Chora, chorando. Chorando. não, desculpa, moça! É. Eu não vou querer dormir com essas conchinhas aí. Ai, que é maldoso, hein? <risos> Vem me ajudar com as conchinhas, amigo. E aí, João? Beleza, beleza? Beleza, meu? Manda! João, uma ah. coisa que eu não admito aqui no meu estabelecimento é confusão. Ah. Eu trato todo mundo igual. Por quê? Agora tem gente que aceita Cê... e gente Olha que não o aceita. que esse doido Olha. vai fazer! Vamos rir, vamos rir, João Kleber, show! Olá, Oi, tudo bem? Tudo bom? Eu vim buscar uma roupa. Ah, é? E qual que é o seu nome? Natália. Natália? Natália Caldeira. Caldeira. Natália, você, você lembra quando que você deixou aqui? Ai. Ah. Peraí. Que... Oi, Alex. É Oi, Você voltou? Vem? Tudo Ai, bem? Voltei, o que aconteceu? Ah, o vestido. Eu preciso fazer mais um pouquinho a barra. Ficou muito curto. Ah, e você não gostou assim? Eu não, eu queria um pouquinho mais curto. Eu tô indo pra festa agora. É só pra encurtar? Só, você pode arrumar rápido? Oi, né? tudo bem. Já me entrega aqui que eu vou entregar o pessoal. Você, tá louco? Deixa eu ver. Nossa, é você tá louca? Não. Só tem que maluco foi? nesse ah, programa. Nossa, <risos> pelo amor de Deus! O tá que é? O que, que, é, é, isso, Carol, que é, é isso, Carol? Tu é doida, meu. Você tá indo na festa agora? Por favor? Sem preconceito é isso. Minha filha, você tá louco? Eu só quero meu vestido. Tá. Calma, calma. Você não acha que ficaria melhor, mais curtinho? Ele acha, não acha? Você tá, tá, é tá, tô achando, Tá bom? bom. Acabou. Eita, Só tem tá, maluco tá, nesse gente, programa. Tá Olá. Oi, tudo bem? Tudo bom? Eu vim buscar a minha roupa. Qual que é seu nome? Daphne. Daphne. Daphne. Daphne, você sabe mais ou menos quando que você deixou aqui? Foi na semana passada. Semana passada. Deixa eu ver as coisas mais recentes estão aqui. Hum. Oi, Lex. Boa tarde. Oi, Carol. Tudo bem? Tudo bom? Sabe o que, que é? O vestido ficou com a barra muito comprida. Eu deu dar tá mais uma cortada. eu tô indo pra festa agora, acabei de pôr É e... Verdade. Você pode arrumar pra mim rapidinho? Ah, isso é isso é rápido. Esse, é que ela é retorno, eu fiz pra ela. Ah, tá, tudo bem? Foi é o seguinte, é então, Não, dá pra fazer agora. Se você quiser deixar aqui, então... Ah, então tá. Tá? Sem problema. Vê aqui a sua... Olha o que essa doida tá fazendo, meu. Pronto, aqui, ó. Beleza? Tá. Você arruma pra mim? Uhum. Ih! <risos> <risos> <risos> Você é louca aqui? Você, é tipo, é Não! Você, eu tô, tô não. Tô com não meu namorado aqui. O é que que tem? Que não, é. não, não, não, não. Tá, não, tá, tá Moça, tá. peraí, aí, pera aí. Pera aí. Ó, é ficar... Muito eu bom, meu. Vamos rir, vamos rir. Moça, ficar... tá pronto, viu? Tá pronto, tchau. Tá Ô, moço, você acha que vai ficar melhor, né? Ficar mais curtinho, né? Tchau. Ficar melhor, mais curtinho. Fala, João Kleber. Beleza, meu irmão? Beleza, irmãozinho, Vando. Olha, João Kleber, é o seguinte, trabalhar é fácil. É. Difícil é lidar com as pessoas. Isso é verdade. Vai lá! favorino João Cléber Show! Ai! Ai! ai. Nossa, velho, Ramalho. Eu quero comprar alguma coisa aqui. Certo, tá, tá, meu, mas você... Você não me acorda assim, não, velho. É, tem que acordar. Nossa, né? que susto, meu. É ah, louco. Pera aí, você já viu ali o que você que quer? Não, ah, eu quero um remédio pra mim. Ei. Ei. Para, mano! Para de me assustar! Bem Poxa, bolada, eu quero dormir, velho! Me deixa em paz! Não. não pode. Por que não, o que, eu meu? Não, o que, meu? Vai, você não, se não tiver aí, não tem! Se não tiver aí, não tem, velho! Tá bom então, eu vou embora, eu Vou embora a outro lugar! É, vai! Vamos comer câmera, meu? Vai dormir, vai! Pois não, senhor, pois não. Pode vir aqui. O que está acontecendo com você? Para, senhor! Para, senhor! Para, senhor! Que é isso, meu? Para de me encher! Eu estou tá, dormindo! O senhor fica me acordando toda hora! Poxa vida, senhor! Oi, João! E aí, Carol, beleza? João, ah. eu estou numa fase tão ruim. Mas tão ruim, que, que até quando eu peço ajuda, eu vamos tô morrer, me vamos Quer ver? Roda aí. Boa tarde. Tudo bem, gente? Ai, posso se abafar? Hoje eu tive um dia péssimo. mais péssimo. Sabe aquele dia que tá tudo dando errado? Tudo dando errado. Tava indo pro trabalho atrasada. Tropecei, quase me espatifei no chão. Cheguei no serviço, fui mandado embora. Tô vindo de lá, assim, super chateada, tudo dando errado, tudo dando errado. Aí passei ali na, na vendinha ali, fui no banheiro, fui ver, rapaz, tá tu, tão desavesso na minha vida, tudo... Você acredita que até, olha só, até muito. A bom. eu coloquei Ai, do Ai, bem avesso. bolada, bem bolada, bem bolada. Você acha? Será que é a calcinha que tá, porque tá eu desavesso? Eu vou mostrar a logo pro meu marido. Não, porque eu ia perguntar pra ele, será que é a calcinha assim, dos avesso que tá, tá de me dando azar, cara, né? Não. Eu tenho, mas eu aguento. Eu tô pedindo uma opinião, ó. Olha aqui, moço. A calcinha era até bonita, mas será que é porque ela tá do avesso, que tá dando azar? Tá tudo errado. Vai saber, vai ser, vai Oxi, me toca, não. Ô, moço, fala pra mim que ela é muito brava. Vai, hum. Ai, boa tarde, casal. Olá. Tudo bem? Ah, eu não tô muito bem, não. Né? Nossa, meu dia hoje tá péssimo. Sabe aquele dia? Eu acordei já quase caí, que eu pensei. Fui trabalhar, atrasada, se não embora. Nossa. Tudo dando errado, tudo dando errado. Sabe assim, minha vida tá tão do avesso, mas tão do avesso, você acredita que até a calcinha. Muito, bom, eu meu. Vamos rir, vamos rir. Você, fazer, você viu? Eu não, eu tô aqui, tô aqui falando com vocês. Ah, é? Porque é o meu, meu problema. Amigo, que né? eu queria saber. Ah, Você acha que é o quê? A eu tô que achando... você acha que é a calcinha do avesso? Ah, Deus, moço! Eu quero saber favor, se esse daqui por... está me dando azar. E aí, João? E aí, Nilson? Aqui na minha padaria ah. lancei um produto que vai dar o que falar, meu amigo. O quê? Olha aí, você vai é, ver. Eu sei, o que vai dar o que falar é a tua loucura, Nilson. Tudo bem com vocês. vocês? o vocês... que esse vai fazer: Gostaram? pegadinha, no jogo, Show. Ah, vamos rir, vamos rir! Vocês consumiram, agora vocês têm direito a um brinde inclusive lançamento da casa. Produtasso. Nossa, você vai okay. gostar. Sobre o que? meu filho? É o sonho de verão. Sobbereita. Sonho de verão? Sonho de verão. É sobre Sonho. Querem eu ver? Quero. Quer? Eu quero. Quer? Eu quero mais um para nós, hein. Vou trazer pra vocês. Só um minutinho, tá? Gente, <risos> sonho de verão. Que p*** é essa, mano? Para de olhar, <risos> É o Olha sonho que de verão. Essa que é uma padaria ou é o quê? Ele Me tá voltando, gostando, hein? Bem. É. Olha, aqui. Olha, aqui. olha aqui, olha aqui, olha aqui. Sonho de verão. Que isso? Peraí, peraí, peraí. Só pagar a conta aqui. Só pagar a conta. Que isso? O bolinho de quem quer? É seu. Oh, chocolate é esse? Olha ah, o chocolatinho aqui também. Olha, como vocês estão aí já gastando, né? Vocês têm o consumo e tem o brinde. É um lançamento, um produto excelente, né? É o um Sonho de Verão, é o nome do produto. Sonho de Verão. Que sonho de verão. Quer ver? Mas é de graça? Não, não é brinde, fica tranquilo. É lançamento, né? Sonho de Verão. Olha lá, vou buscar para vocês, tá bom? Beleza. Aqui está o sonho <risos> de verão. Que... Chegou. <risos> e você? Isso aqui é uma padaria ou um roteiro? Não, é uma padaria. Aqui é o sonho de verão e provavelmente ele está gostando. olhando? Eu não estou olhando para ela, eu não, que eu tô, tô, não ah, é que ela está aqui de nada. Vamos vou... rir. Espera aí, espera Vamos não ver mais na padaria? É o sonho de verão, oh, tá aí? É o trabalho dela também. E Aí, sonho de verão. Eu estou aqui. O que é isso? Calma! Volta aí, peraí! Só pegadinha. paga aqui! Oi, João! E aí, Carol, beleza? João, ah. eu literalmente decidi cortar as relações Sim, com meu marido. Que Você quer entender? Eu vamos, rir, vamos rir, vamos rir! O João Kleber Show! Opa, não, assim, me ajuda não, não, não. a me livrar logo desse corpo. mocinho. Assim, Oi. Boa tarde, tudo bem? Prazer? Prazer. Carol, deixa eu te pedir um favor. Você pode me ajudar a jo jogar umas coisas do meu ex-marido aqui, aqui atrás? Sabe que eu me separei dele, eu quero me livrar de tudo dele. E eu preciso me livrar logo dessas coisas desse traste, porque eu não aguento mais. Me ajuda aqui a me livrar disso rapidinho. Toma, pega essa caixa aqui. Deixa eu pegar a outra. Joga ali, ó, atrás. Joga ali atrás. É, pode ser ali mesmo. Pode. Pode cá e me livrar das coisas desse traste aí. Agora me ajuda aqui, ó. Pegar as coisas do porta-malas também. Abre, por favor. <risos> não, me ajuda. Pega aqui, ó, pelo <risos> pescoço. Lógico, né? Eu me livrei dele. Vem cá! Não, essa é ajuda. Vem cá. Vem Nada, cá. Não, Vem, cá. Não, Vem cá me ajudar. a polícia chegar, pelo amor de Deus. Que ambulância, eu quero me livrar do traste, ó. Vem bem calma. bolada, bem bolada. Já é como... E aí, João? Beleza, beleza? Beleza, meu? Não é, tô muito Manda. beleza não, né? Ah. Acabei de sair do médico, João. Não que eu ah. desconfio do médico, mas é que eu sempre prefiro uma segunda opinião. Por quê? Olha só. Cê... Olha o que esse doido vai fazer. Vamos rir, vamos rir no João Cleber Show. Amigão, tudo bem, cara? Como é que vai? Desculpa te incomodar Sim, claro. Eu tô precisando de um favorzinho Se você puder me ajudar, é claro né? O... Você vê, eu tô todo arrebentado aqui Me machuquei O meu olho, cara, não sei se dá pra você perceber Ele tá até meio inchado, é, tá inchado aqui inchado. Então eu... o médico falou que eu tô... tá, tá de boa Mas eu queria, eu sou meio curioso Você não pode me ajudar a tirar essa faixa só pra eu ver? Com cuidado, tá? Não sei como é que tá a situação aí Vamos ver como é que é Aí, eu mostro o seu carro na faixa aqui, pai. O que foi? Seu olho caiu aqui, pai. Meu olho caiu? pai, <risos> Cadê meu olho? Ah, não foi, irmão. Aonde que tá meu olho, meu? Não, não meu Deus, Deus, eu não tô enxergando. Não tô enxergando. Caramba, cara. Pega meu Alex, olho aqui pra mim, Olha para, para com esse negócio, mano. Cadê meu olho? Oi, moça, tudo bem? Como é que vai, senhora? Desculpa incomodar. Eu acabei de sair do médico agora e eu tô preocupado com meu olho. O médico falou que tá tudo bem, mas sabe como é que é saúde hoje em dia, né? E olha, vê que tá até meio inchado e eu tô com o braço machucado? Eu não consigo fazer sozinho. Eu só peço pra senhora me ajudar a tirar essa bandana aqui pra ver como é que tá meu olho. Pode fazer isso pra mim, por gentileza. Vamos ver como é que tá, então, por favor. Acho que tá, tá preso por aqui. Que isso, meu? Só meu tem olho, maluco nesse programa. Tá olha o Oi, João. Ei, lá veio a Maísa. De olha, novo. eu arrumei um método é. maravilhoso de não ser assaltada mais. Mas tá gerando uma confusão. Roda aí que você vai entender. <risos> Tudo bem? Posso sentar aqui? vai fazer. Vamos rir Ai, no João Kleber tá Show. Mas, olha, gente, vocês não têm medo de ficar namorando aqui, não? Ficar conversando. Não, a gente é daqui, então. Nossa, mas eu já ouvi tanto boato de assalto, de um monte de coisa nessa pracinha. Eu morro de medo. Morro. Inclusive, eu guardo até o celular na calcinha de tanto medo que eu tenho de ser assaltada. Morro de medo. É, nossa, é terrível. Eu já fui assaltada umas duas vezes, eu fico preocupada. Nossa, mas ó, inclusive meu celular tá até tocando. Ai, deixa eu atender aqui. Menina tá louca! Como você quer seduzir meu namorado assim? Eu não tô seduzindo olha, ninguém, só fui atendendo o celular. Calcinha. Olha, não põe a mão, hein. Na calcinha. Não, mas eu guardo meu celular na calcinha pra não ser assaltada. Você deveria fazer isso também. Colocar, colocar o celular aí. aqui nessa Chirinha. calcinha também. Não precisa ficar brava. Caramba, Ele nem viu. Ele viu, sim. Viu nada. Nem viu. Ele nem ligou, né, amigo. Fala Sabe, sério. Maluca, tá bom, vou guardar aqui programa. o celular então, tá bom? <risos> Oi, casal. Tudo bem? Posso sentar aqui? Ah. Vocês estão bem? Ai, gente, eu tô... Olha, não sei vocês, como vocês conseguem ficar sentado aqui tranquilo? Eu tenho tanto medo dessa pracinha. Por quê? Ah, eu não sei, eu já vi vários assuntos de, de assalto, essas coisas. Inclusive, eu guardo até meu celular na calcinha, tanto medo que eu tenho de, de, de alguém me assaltar, levar meu celular embora. Vocês não têm? Vocês se namorando numa boa? É. Nossa, eu não acho, eu morro de medo. Eu guardo na calcinha. Ah, inclusive, ele tá até tocando agora, ó. Ai, ai, meu amigo, meu amigo. O é? que, que foi, moça? Você não tá vendo que eu tô com meu namorado? Não, é mas... Você, você tá... Louca? Não, mas aí eu fui pegar pra atender, não, não atender não. amiga. Não precisa ficar brava. ficar brava. Não, não. não, precisa, não, é, ficar não precisa ficar, ficar brava. ficar tá Mas eu tava conversando <risos> com vocês. Qual é o problema? Volta aqui. E aí, João? Beleza, beleza? Beleza, meu. Manda! Então, ah. João, hoje, de um jeito ou de outro, ah. esse carro sai da garagem. Quer ver como? Olha aí, ó. Cê... Olha o que esse doido vai fazer. Vamos rir, vamos, vamos rir no lá. João Cleber Show. Vou acomodar, cara. Eu tô precisando tirar esse carro dessa garagem aqui, cara. Eu não tô conseguindo abrir o portão. Você não pode me ajudar, me ajuda, não. Pode. Ajuda mesmo? Me ajuda. Deixa eu até pegar um negócio aqui. Cara, eu até tentei Ô, de tudo tô... aí. Martelo? Não, não, então. É porque eu não tô conseguindo. Quer ver? Vem cá, ó. Eu não... Tá difícil de abrir. Tá. Aí, o que acontece? Você abre aí, eu tiro o carro. Vai faz o seguinte. Enquanto você vai abrindo aí, eu vou tentando roubar um carro ali. Beleza? Não, Alex, fala baixo, para com esse negócio, para A hora que você abriu, já sai a milhão. Não, pô, não. Dou até uma carona pra você. Ah. Vai, vai, vai, tio. Vai. vai. Ah. vai. Que polícia, mano. Se liga, meu. Me ajuda aí, me ajuda aí. Ô, maluco, me ajuda aí, meu. Ô, irmão. Ai. Beleza, irmão? Como é que vai? Tranquilão? Como que é teu nome? Luciano. Luciano, eu sou o Alex, cara. Você não pode me ajudar a abrir esse portão, não, cara. Eu não tô precisando tirar esse carro daqui. Não tô conseguindo abrir o portão, meu. Você viu aqui? Chega, chega mais aí pra você ver, eu Não sei, sei o que aconteceu aqui, ó. Você não consegue? Aí, quando você abre aqui, eu tiro o carro ali, beleza? Olha, aí você dá uma forçada aqui, ó, que aí, ele, geralmente, ele abre, né? Enquanto você vai abrindo aí, eu vou tentando arrombar a porta do carro ali, beleza? Mas vai rápido aí, que eu vou quebrar o vidro aqui. Por quê? Não, mano, eu tô, tô, tô pegando esse... Não, não é, tá ligado que não, né, mano? Não, me ajuda aí, vê, rapidinho, rapidinho, doca. Não, oh, não, onde você vai? Você já é compra, senhor? Já pegou no martelo? Oi, João. E aí, Carol, beleza? João, se ah. tem uma coisa que eu não gosto, é de passar vontade. Só que, que sabe, tem, tem gente que não compra a minha ideia. Vamos Quer rir, ver só? vamos Aperta rir no Oi, boa tarde, tudo bem? Prazer, Carol, posso te pra mim, então? Prazer. Qual é o seu nome? o Leandrinho. Oi, Leandrinho, tudo bem? Nossa, mas você tá podendo, hein? Sério, hein? Nossa, não aguento pra um cara assim dando sopa. Assim, você gosta de dar mordidinha? Depende. É? é. Tô vendo que você dá umas gostosas. Eu adoro dar uma mordidinha também. É? Eu posso pegar e dar uma mordidinha? Depende, né? Pode? Pode. Ah, então, dá. Não, calma aí, calma aí. Não entendi as ideias, não. Você falou, pode dar uma mordidinha e morde no dog. Nesse dog, eu acho, esse negócio gostoso aí que você tá. Não. Dando uma mordidinha gostosa aí, deixa eu dar outra. Não, lógico acho que não. Eu não tive entendimento. Você falou dar uma mordida, mas no quê? O, no dog? Você que que negócio, nada, eu go aí, um negócio gostoso. Falei ah, o negócio gostoso que você tava que... aí, segurando. Não, é isso mesmo. No dog, deixa eu pegar outra ah, mordidinha. Ah, nossa, deixa nem a gente dar uma mordidinha mais. Oi, boa tarde, tudo bom, bem? Bom dia. É, eu vi você dando uma mordida generosa, aí eu falei, nossa, que delícia. É. Quando eu... eu você gosta de mordidinha? Ah, eu gosto. De você Eu, gosto, eu também. Hum. Já quero logo dar uma mordidinha, pegar... Posso dar uma mordidinha? Pode. Pode? Sério? Pegar? Pode? Ai, que obrigada. Calma mas calma aí, calma calma, calma aí no meu lanche. É. Não, eu tô achando que você tava a fim de mim, será? Hum. Você não. Tá... Eu, eu não Eu tô, tô trabalhando. Aí. E aí, João? Beleza, beleza? Fala, Alex! É, beleza, João, meu. eu sempre ofereço Manda. o melhor pro meu cliente, ah. como dono do estabelecimento, né? Mas ah. ele ainda ficou bravo comigo! Olha só! Por quê? Certo! Cê... Olha o que é. esse doido vai, ali, fazer. Não, rir, que vai fazer! Vamos rir, vamos rir no João Cleber Show! Posso te indicar uma coisa boa hoje? Ó, a gente tá com uma promoção boa aqui, ó, PF da Maria. Meu, ela faz com uma carinha, como se fosse pra ela mesmo, tá? Caprichadinho. É, é gostado, demais, é demais! A Maria que faz, é... Pode, pode fazer, TF da Maria? É bom que você vai gostar, viu? Bom, já trago aí pra você. Olá, tudo bem? Tudo bem? Prontinho. Famoso prato pronto, TF da Maria. Você <risos> quer é o teste da Maria? Sim, eu sou a Maria. Você é a Maria, você tem... é aqui. Só arroz e alface. <risos> Sim, essa semana eu tô de dieta, nada de carne, gordura, dieta óleo. Tem um grande dieta? Sim, mas é o prato pronto da Maria. <risos> Prontinho, e aí? Gostei. Agora Vai Você não oferece, quer ficar mais isso aqui? Você quer vir um prato com arroz e feijão? Não, é o prato da Maria, ela Sim. que fez. É que ela come hoje, isso aí. Muito amor e carinho. Eu vou mais. Se não mais, você vai ter que pagar. Meu. Não, não, não. Alex, não, para não. Alex, para com esse negócio. Arruma um ah, na dieta. Obrigado, tá? Não, não. não. Você eu tô precisando de uma dieta, é, filho? Tá. Isso aí eu faço academia. E aí, João? Fala, Pera, Alex. Beleza? Beleza, meu. Manda. João, tudo ah. na vida é perspectiva. Então, ah. É melhor não se empolgar, não, hein? Olha só. Cê... Olha o que esse doido vai fazer. Vamos rir, vamos, vamos rir no João Cleber é é Show. Ô, tá soltado? Posso sugerir uma coisa pra você? Sim. Eu tô com uma coxinha aqui sim. sensacional, você nunca viu igual. Promoção a R$4,00. Vale a pena. Quer experimentar? Sim. E... Boa, você vai ver. Você nunca viu nada igual na tua vida. Ó. Isso, Experimenta primeiro. Ó. Não é essa? Não, não, não, essa aqui é R$5,00, aqui é coisa. Sim, Ó, aqui peraí, peraí, não, peraí. Tá chorando demais, Eu vou te dar até mais uma do meu bolso. Aqui, você, ah, mo, olha, você tá desperdiçando comida. Que comida, moço, você tá aqui no Mas, moça. É, bom. é bom pra fazer regime, é bom. Hum. Hum. Opa, tudo bem? Tudo. um salgado. Quer um salgado? Posso sugerir um salgado bom pra senhora? Eu tô com uma promoção hoje aqui. R$4,00, mas mais uma coxinha que você nunca viu igual. Quer provar? Você vai gostar, quer ver? Vou pegar aqui. Ó, dá uma olhada. Você vai adorar essa coxinha aí. Essa coxinha? Ah, não, moço. R$4,00, você é louco. Alex, para com esse negócio, maluco? Essa coxinha, essa é pera, pera, pera, tá chorando, Gil. Tá chorando, tá chorando. Nem experimentou. Ai, João. Fala, Juliana, João, minha querida! Tem uma coisa que eu sou, ah. é observadora e boa de coração. Ah. Mas não é todo mundo que dá valor pra isso, não, viu? Quer Pode ver? Que essa Roda aí. Vai fazer. Vamos rir Ai, no João Kleber Show! Tudo bem? Vem. Você sempre tá aqui por esse horário, né? Não, nem te conheço. Horário do almoço? Não, nem conheço você. Eu sempre te vejo por aqui? Acho que você tá me confundindo com a Não, eu sempre te vejo. Você não tá por aqui sempre? Não. É você, certeza. É, mas assim, eu sou uma pessoa boa, sabe? Pensando no seu almoço, eu trouxe uma coisinha. Ó. Que, que é isso, meu! Só tem maluco nesse não, programa. Só? Pra não. você ajudar a alimentar os pombos. Não. Você sempre eu acho tá que é aqui mesmo? É ir... você, você, você sempre. Parece uma galinha. Que horror, moça. É que você sempre tá por aqui, tipo, não, pra ajudar a alimentar que os pombos. Tá mas acho que serve pra você isso daí comer. Não, moça, é pra alimentar os pombos. Você não tá aqui quero. sempre no horário do almoço. Eu não quero, moça. Dá pra você dar licença? Tô te incomodando? Tá. Se que se muda, hein? Não vou levantar, vou alimentar os pombos. Então, alimenta, aproveita e come um pouco. Quer um também. pouquinho? Não, come você. Você já almoçou? Come você, come você, e você. Ai, que horror grossa. Dá pra você, Come né? um pouquinho. Oi. Tudo bem? Nossa, esse horário de almoço, eu sempre te vejo aqui, né? É, não é. É gostoso sentar aqui, né? É, sozinho, né? Sim, descansar depois do almoço. Sempre te vejo aqui, eu fui com a sua cara, sabia? Pensando no almoço, essas coisas que eu sempre te vejo aqui, eu trouxe isso aqui, olha que legal. galinha? Não, lógico que não. Porque quando a gente fica sentadinha aqui, a gente dá pra alimentar os, os bichinhos. Enquanto tá sentado, é, enquanto tá sentado aqui, ó. Então alimentar os aí. É, lógico. Você achou que era o que? Você tava chamando de galinha? De galinha. Não, imagina! Lógico eu que não! Toma tá? oh, um pouquinho! Toma oh, oh, oh, é um pouquinho! Toma! Toma um pouquinho! moça Copoquei, é é, amor! Oh, tá. Sensacional! E? Oi! Tudo bem? Oi. Nossa, vocês são sempre por aqui, não estão? Não! Eu difícil, tenho... Né? Ah, isso é bom, mas horário de almoço às vezes a gente tá com fome, tem nada Ai, pra comer, eu tô, né? estou agora. Sério, nossa, eu sou uma pessoa muito boa, sério, uma pessoa iluminada, assim. Olha o que eu trouxe. O que que tem a ver? O um milho? É milho. Milho, você tá querendo isso no ar, o quê? Que mata fome, não mata? Hum, só Quem só tem que comer milho. Galinha? Você, você é a galinha? Não, oh, é pra gente alimentar os pombos. Ah, o que, então que você pensou? Você Aqui, lá. ó. Alimenta. Nossa, moça, pra que tanta bradeza? Vamos prestar em ser de luz aqui, ó. Tá, por que você não come, tanto? Você tá falando que a gente é galinha? Não, não tô falando. Vem bolada, vem bolada. Não, por que você come? Um pouquinho. Dá pros poucos. Você come, moça. Como? Olha pra você ver que delícia. Galinha, só pode ser você, né? Não, prova, abre a Ah, ah. Vou comer. Que horror! Oi, João. Oi, João! Olá, meninas! Manda! João, na hora de comprar roupa, cada um tem sua loja preferida. Não é mesmo, Cris? É isso aí, o Carol. Por que, é que essa o mulher vai gostar dessas duas doidas aí? Você ir, João. rir muito no Joker Berry Show! Então, amiga! No final de ano, sempre a gente quer comprar roupa nova, né? Sim. Falei em comprar roupa nova. Menina, eu comprei um biquíni na loja da Marcinha. Toda vez que eu visto ele, me dá azar. Eu vou na praia, chove. Toda vez que eu uso aquele biquíni. Você acredita nisso? Amiga, pois deve ser isso. Eu comprei uma lingerie na loja da Márcia. Toda vez que eu uso, ela, o namorado foge. Sério que também tá dando azar? Sim, deixa eu te mostrar, amiga. Nossa, amiga, Ô, eu tá dando azar? Ela precisa arrancar? <risos> Arranca eu isso aí, amiga. azar pra tirar. <risos> arranca isso aí. Tá dando azar. Tira essa roupa aí que tá dando azar. Maravilhoso. Ai, que doida. Muito bem bolada, meu. A gente tem que comprar uma roupinha nova, né? Licença. Licença. E você acredita que em comprar roupa nova? Hum. Eu comprei um biquíni na loja da Marcinha, que toda vez que eu uso me dá um azar. Sério, eu coloco ele na praia, chove. Sempre. Inacreditável. Amiga, então deve ser isso. Porque eu comprei um biquinho, um lingerie na loja da Márcia. E toda vez que eu uso a lingerie, os namorados fogem de mim. Sério? Deve é ser, muito ser muito azar. Muito azar, amiga. É me lembra do seu lingerie. Isso. Se livra, eu você você tirar. tirar. Lógico. Aqui? Lógico. Ai, amiga, você vai tirar isso? acho que dá Ai, azar, isso. Amiga. Ai, Nossa, eu azar jeito. Arranca isso daí, uh. pelo amor de Deus. Ai, amiga, eu uh. vou tirar uh. Arranca. Ah, Ai, ah, Olha o que essas tá doidas estão fazendo. você acha que eu devo tirar me dançar? Ela deve, né? Eu devo tirar, o que você acha? Ele falou que deve. Ele falou que deve. Eu devo tirar. tá Deve tirar, amiga? Deve devo tirar. Oi, João. Beleza, minha querida? Olha, ah. depender da boa vontade das pessoas é complicado, viu? Roda aí que fazer. você vai entender. Vamos rir no João Kleber Show! Moço, moço, moço, boa tarde. Será que você pode falar comigo rapidinho? O que seria? Então, é, é assim, você tá muito ocupado agora? Ah, vou, tô na hora do almoço. Você tem um tempinho pra me ajudar? Depende, foi muito rápido, rapidinho. É porque, assim, eu fechei uma sessão de fotos com um ah. fotógrafo, né? Só que ele tá muito atrasado e eu tenho outros compromissos pra fazer. Eu não posso esperar ele chegar. Será que você não pode me ajudar? É... Eu preciso tirar foto da minha periquita. Será que você não me ajuda? Como assim? Ah, lá em cima eu te mostro. É uma sessão de fotos ah, da minha periquita. Eu, eu todo preciso... Tempo do mundo. Você tem? Você pode me ajudar? Então vamos lá, vem cá. Eu vou te... Por aqui, ó. Só da periquita mesmo? Moço, por aqui, ó. Fica à vontade. Essa é a minha periquita, que a gente combinou de você tirar as fotos. Que tá é vendo isso? que lindinha? Aí oh, você pega meu celular aqui, ó, e tira pra mim, por favor. Como assim, pô? Que, ó, acho que meu. assim fica bacana, né, eu ah, chegar é? mais perto. Nossa, eu pe... oh, pensei que era botar coisa, você, você pensou que era chegar... o quê? Faz eu perder meia hora do meu almoço pra você falar um, um... Você achou que era o quê? Lá, é foto Olha da minha periquita! o que pesquisa. essa doida tá fazendo, ai, tá. meu! Ai, meu Ô, moço, você é muito maldoso, viu? A caçada do trouxa, do palhaço, do circo! Você é muito maldoso, ai, <risos> pelo amor de Deus! Que mente poluída! <risos> Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Qual que é o seu nome? O meu é Thiago. O meu é Maísa. É, você tá com tempo agora ou você tá muito ocupado? Eu tô muito ocupada e eu tô com pressa, que eu tô esperando pra descarregar no mercado e tô voltando ao mundo. Ai, moça, que eu preciso tanto da sua ajuda. Será que você não pode me ajudar? que seria? É porque, assim, eu tenho uma sessão de fotos agora, só que o fotógrafo tá muito atrasado e eu tenho outros compromissos pra fazer. Não posso esperar ele chegar. Será que você não, ia, você não sobe comigo lá em cima e... e... Faz assim, esse trabalho pra, ele, pra mim? O que, que seria? Então, eu preciso tirar foto da minha periquita. E eu não tenho ninguém pra Meu, me ajudar. Você quer me complicar? Olha isso, minha aliança. <risos> não, mas aí é só nós dois. Ninguém vai ficar sabendo. Meu, mas... é que Você não pode me ajudar a tirar foto da minha periquita rapidinho. Tá bom. Vamos? Quebrar esse cegado. Ai. Amor de Deus, não vai me complicar? Não, não vou não. Então vamos lá. Ó, moço, por aqui, ó. Fica à vontade, tá? Essa daqui é a minha periquita, pra, pra gente tirar foto. Tá aqui o celular. Sortei maluco Rapidinho, eu tô programa, com muita pressa, meu. moço. Você tá de brincadeira com a minha cara, não tá, não? Por quê? Eu fui almoçar, tô esperando... Sensacional, muito bem lá. bolada essa pegadinha. Mas ele vai tirar foto da minha periquita. Volta aqui, moço. Oi, João. E aí, Carol, beleza? Todo colecionador é meio ah. esquisito, você já percebeu? Só que eu acho que eu tô passando Deixa um pouquinho do limite. Doido, Quer ver apontar. só? Roda vamos aí. Vamos rir, vamos rir no João Kleber Show. Oi, licença. Posso sentar aqui do seu lado? Pode. Prazer, Carol. Prazer, Lucas. Tudo bem? Tudo bem. Eu tava aqui, observando aqui na praça, fui você. E assim, eu acho que você é uma pessoa que possa fazer essa perguntinha indiscreta. Eu tenho mania de quando abraço, gosto de uma mordidinha na orelha. Meu namorado, quando me abraça, ele gosta assim, sabe, de passar a mão no cabelo. E assim, e você, você tem essa mania, assim, quando você abraça alguém e tal? É um gosto, não? Às vezes só um, só um abraço mesmo. Só um abraço mesmo? Eu gostei muito de você. Me deu muita vontade de abraçar você. Te dar uma mordidinha com vontade na orelha, você deixa? Deixa. Deixa, sério? Nossa senhora, você já vai entrar para minha coleção de orelhas de hoje do dia. Não, volta aqui, deixa eu dar uma mordidinha para entrar na coleção. Oi, tudo bem? Boa tarde. Prazer, Carolina. Sabe, eu tava aqui andando pela praça, aqui, observando o pessoal, e você foi uma pessoa que me chamou a atenção. Deixa eu até, deixa eu sentar aqui. Assim, sabe, eu tenho uma... Umas manias e tal, meu namorado também. Assim, sobre abraço. Eu gosto já de abraçar dando uma mordidinha na orelha, né? Sim, sim. Na verdade, eu vi você e assim... E fica entre nós, entre nós dois só. Eu queria muito te dar um abraço e dar uma mordidinha bem gostosa assim na sua orelha. Tá, você pode? Pode, pode? Pode, sério? Claro. Nossa, espera aí que você vai entrar pra minha coleção, olha, de orelha. De hoje, olha só quanto Vem cá, Ai. me dá um abraço. E aí, João? Beleza, beleza? Fala, Alex! É... Beleza, meu? João, é seguinte, Manda! João, o o pessoal tá reclamando aí ah. que tá faltando carne no mercado, tá muito caro. Ah. Aqui, eu já dei um jeitinho. Não falta nunca. Cê... Olha, Olha só. o que esse doido vai fazer. Vamos rir, Olá, vamos rir, João Kleber. Show! Tá Dá uma olhadinha no cardápio? É, vem cá, posso sugerir uma coisa pra você? Tem um bolinho de carne aí, especial, bem acompanhado com um copo de suco. Recomendo, hein? Pode ser? Pode ser? Tá, vou levar Já trago já. Que isso, meu? Só tem maluco nesse programa. O soco e o bolinho. Obrigada. nada. Oi? Você tá louco? O que, que foi? Você tá louco, meu? O que, que aconteceu? Olha o que tem aqui dentro. O que tem aqui dentro? Dois jeitos. Ah, é um dedo? Que? Fica quieto. Fala pra ninguém. Oi, João. Beleza, minha querida? João, você ah. não acredita, mas nem brinde deixa a mulher ciumenta mais calma. Quer ver fazer. só? Vamos rir no João Kleber do show. Oi, muito boa tarde. Tudo Olá. bem, casal? Sim. Precisando de ajuda pra escolher umas peças, dando ah, uma olhadinha. Hoje a gente aqui na loja tá fazendo uma pesquisa. Sim. E eu tô dando um brinde para quem responder certo essa pesquisa. Eu queria saber se você tem superstição de cores, assim, a mulher sempre tem aquilo, né, de usar alguma cor específica de lingerie para ganhar o um brinde. Sério, você tem? Então, olha, eu vou te dar um brinde. Eu vou te dar uma lingerie de presente. Pode vir. Aí ah, eu sei que você você vai adorar. Porque vermelho é paixão, né? Branco é paz. E você vai adorar. Amarelo também, dinheiro. Olha só, olha tem aqui a vermelha disponível. <risos> e tem a Ai, branca. Olha sensacional, só, que meu, Sensacional, meu. Maravilhoso, né? Qual que você gostou? Aliás, eu vou deixar ele escolher, né? Porque você que vai vestir, né? Então, ele tem que ser. Que fazer, cor que você eu acha eu mais bonito? Eu não, pra saber que cor você gosta, mais. É mais. Ela perguntou pra mim, é, mas... Mas você, você não vai usar, usar pra ele? Não. não, isso não interessa. Que é isso, meu? Vermelho, ó. Só paixão, tem maluco nesse programa. Qual que você, Qual você quer, moço? Vai vai que você ver ver. moço? Eita, ela não quis. Oi, João. Oi, Juliana. Fala, minha querida. Eu adoro uma novidade pra agradar em casa, né? Ah, é? Nem todo mundo tá preparado. Não entendeu? aí Não. Vamos rir no João Kleber Show. Tá dando uma olhadinha. Não entendi ainda. Tem, tem de renda, mas é pra você mesmo? Cara, chegou uma novidade, uma calcinha 100% algodão, ela é ótima. Nossa, você sente nas nuvens, sabe? Aquele conforto, que hoje em dia pode, tem que estar bonito, mas tem que estar confortável, né? Você quer ver? Olha, eu não tenho ela aqui não, mas aqui, ó. Que posso é isso? Mostrar. Eu tenho uma que tô usando agora. Você <risos> louca? Sensacional, sensacional. Você pediu pra ver, moça? Olha, atrás, como é que é? Você quer tirar ela? Não, eu tenho outra aqui pra te vender. Bem bolada, bem bolada. Ele gostou. Leva uma para ela. Boa tarde. Tudo bem? Bem. Estou procurando alguma coisa específica. Olha, eu tenho uma lingerie novidade que chegou. 100% algodão. Ela é ótima. Você se sente como se estivesse nas nuvens, assim. É ótima. Quer dar uma olhada? É, eu não tenho ela aqui, mas eu tenho ela aqui, assim, ó. Ó. 100% algodão. Ó. Super confortável. Não, mas deixa ele olhar pra ele ver, ó. Super confortável. <risos> não, mas olha o que você vê, ó. Não, não. Toca pra você ver, é o puro, 100%. Bem bolada, não, bem bolada. E aí, João, beleza, Grande, beleza? Meu querido! João, é o seguinte: ah. no meu lava rápido, o carro verdadeiramente sai brilhando. É. Duvida? Então, olha. Duvido! Com você eu duvido, vê, seu vê, doido! Vê, vê. Olha o que esse maluco Isso vai aí. botar. Tem promoção aí. Gostou da promoção ali? 10 reais o carro sai brilhando, irmão. E aqui é o seguinte, aqui o negócio é caprichado que eu que sou dono aqui. Então nessa promoção aí eu que tô pegando que é pra não dar chabu, é né? Mesmo? É, aqui é o seguinte. foi o seguinte, fecha salzido pra mim, vou começar já pra ir adiantando. Aí mesmo, pode deixar aí mesmo. Pode deixar aí. Inclusive, pode até ficar por aí mesmo, cara. Você vai ver como é que é o sistema é rápido aqui. Assim, ó. Quem? Galera. Né? Para olha. com esse negócio maluco. Não, olha. você quer brilho, Você quer maior brilho que isso aí? Vai sair hoje todo trabalhado no brilho, meu irmão, É. O que? Oi, meu Tá aí, meu <risos> filho, tá brilhando? Mano, eu não, não gastei o material à toa com você não, irmão. Vai, dá desconto aí. Tá brilhando, tá brilhando. Ô, mano, se liga, rapá. <risos> Quem vai sair brilhando é você, berbolada, não sou eu não. Berbolada. Trouxa. <risos> Beleza. E é, o que que vai aí? Dá uma lavada. É. Uma Cara, você viu a nossa promoção aí? Deixa o seu carro brilhando por 10 reais. Vai ficar maravilhoso, cara. Cara, só fecha o vidro pra mim, por favor. Vamos começar já, né? Aí, começar já, beleza? Pronto. Rapidinho, ó. Na verdade já tá pronto. Ah, se... não, peraí, você pediu desse lado aqui também, né, cara? Não, aqui é só juntar aqui, ó. Jogar aqui, ó. Tá louco, velho? Ô, ô, ô, Não, peraí, não, ninguém falou isso. Calma aí, carro. cara. Peraí, peraí! Ninguém falou de lavar! lavar mano, peraí, peraí! Aí. Calma aí tio! Peraí, peraí! Ai meu Tá bom mano, tá bom, beleza! Eu lavo cara! É que a promoção é deixar brilhar, mano. Você não falou que queria que eu lavar o carro? Ah não tio, beleza, beleza. Tá bom. Eu vou lavar mano, tá levando por quê tio? Vai se ferrar trouxa! Oi Joel! Beleza, Olha, minha eu não sabia que o termo ah. tirar uma casquinha ia deixar o pessoal tão bravo. Pode, Roda essa aí que você vai entender. Vai fazer. Vamos rir no João Foi Kleber no show! Tudo bem? Tudo. Qual que é o seu nome? Robson. Oi, Robson. Minha é Maísa. É que assim, você tá com muita pressa? Mais ou menos. Tá. É assim, é... hoje eu tô de bobeira, né? E assim, eu queria fazer umas loucuras, assim... Vem mais pra cá. Isso, chega, mas tá com medo. Não, ok. Ah, isso, então. Pô. Então, eu queria fazer umas loucuras, assim, fazer, comer umas coisinhas afrodisíacas. É, sabe? Hoje eu tô daquele jeito, quero subir pelas paredes. Você não tá afim de tirar uma casquinha? Nossa, mas aqui assim? É, rapidinho, dá pra gente tirar vamos, rapidinho. Vamos, vamos, onde você topa? topa? Então, aqui, ó. É, amendoim é muito afrodisíaco, né? Você não ajuda tá a tirar umas ruim? casquinhas? É. O que, que é isso? Que Ajuda isso, a tirar umas meu? casquinhas não? comigo. Vem aí, Balonço! Vem aí, programa. Ah! <risos> Oi moço. Oi moço, tudo bem? Tudo. Você tá com muita pressa? Mais ou menos. Tá, será que você pode me ajudar? Dependendo do quê? É que assim, hoje eu tô de bobeira, né? E eu acordei daquele jeito. Sim. Tô louca pra subir nas paredes, fazer umas loucuras, comer umas coisinhas é, afrodisíacas, sabe? Você não quer tirar uma casquinha? Não quer aproveitar e tirar uma casquinha? Odeio eu aceito. Aceita? Eu aceito. Assim logo de cara? Lógico. Ah, é. eu gosto assim, gosto de gente assim. Então tá. Então assim, ó, eu tenho esse saco de amendoim aqui, ó, e eu tenho que tirar as casquinhas, porque é muito ruim pra comer. E amendoim é afrodisíaca, já ouviu falar? Eu vou tomar amendoim? É? Ah, eu Você o quê, palhaço? Eu vou você. Ah, se toca, vamos se ligar. Ah! Oi, João! Olá, meninas! Manda! Bom, nem todas as pedidas é ruim, né, amiga? É o isso quê? aí, roda aí. Roda aí o que, o que, que essa mulher vai aprontar, é. essas duas doidas aí? É, a Vamos rir no João Kleber Oi. Show! Oi, boa noite, boa tudo aí. bem? Oi. Prazer, Débora. O meu é Maísa, tudo bom? Uh. Ah. E aí, tá de bobeira hoje? Eu não tá, mas agora fiquei. Hein? Hoje tem então? Com certeza. Você amiga. não tá a fim de participar da nossa despedida de solteiro? Com certeza. Ó, hoje é a noite da despedida de solteiro, você vai amar uma festa top com nós duas. Oxe, com as duas? faz duas. Bora? Ave Maria. E mas... a gente tem um precinho maravilhoso, fala aí amiga. amiga. Só 20 reais, você tem 20 reais. É, se eu não vale tivesse, eu, eu procurava agora. Então aí procura tem... aí que eu, eu quero... que eu quero ver. Nossa. Aqui. Olha, ele tem! Aí, então, vamos, vamos nessa? Né? Vamos. Vamos sim. pra nossa despedida, não, não então. A então. A nossa despedida de solteiro. A Meninos, pode, pode começar a despedida. A nossa despedida é de solteiro, olha isso. Ai, sensacional! É sensacional! É, espera é espera Não, acho Que não é? Que não é Peraí, você achou que era o quê? Que era a gente dançando o bebê? Bem bolada, bem bolada. Com a gente, tá a gente claro, olhando. Mentira, velho. Só dar um outro aí, ó. Amor, isso aqui tá comigo. Não, não, não. Ó, você vai é ser com você? você não, mexe, não, a não. Dá vem, você, não, não. Você me dá meu dinheiro e eu vou embora, calma. Tá. Ah, ah, tá tá então vai vai vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Tchau, tchau, tchau. Vamos arrasar. Oi, moço. Tudo bem? Oi, moço. Boa noite. Tudo bom? Prazer, Maísa. Essa mais é a Débora. Você não quer participar de uma festa hoje com a gente? Noite da despedida de solteiro. O que, que você acha? Sim. Você vai adorar, vai ser com nós duas. E aí, o que, que você Só 20 reais. você vai amar. Obrigada. Ó, eu vou botar o dinheiro bem aqui. Isso. Vamos lá dentro? Então vamos. Vai é. adorar a nossa despedida de solteiro. Meninas, tá podem começar a despedida, por favor. Que é isso? É mais top. <risos> Sensacional, sensacional. Você sensacional. quer tomar alguma coisa? Para você é. se sentir mais <risos> Oi? Eu adorei. É a despedida disso. Não. Que... não, a gente não. Aqui Adoro. a gente só te trouxe pra dentro. Tá doido, Isso, meninos. É. Pega bem aí pra bolada, despedida. É. Ele vai adorar a despedida. Isso aí. Pega ele, despedida. Nossa vai moço, é vamos aproveitar. Agora. Amor. Depois eu voltei, tchau. Oi, como assim? Tá tá Fala aí, João Kleber! Fala, beleza, bando. irmãozinho? Beleza, meu irmão? E aí, Fala, brother? Aí, João Kleber, é o seguinte, hoje eu vou levar minha gata pra almoçar ah. fora. Só que nas minhas condições. Roda ah, aí! vão ver meu, que esses dois que me malucos mesmo. vão aprontar. Vamos rir no João Kleber, no show! Mesa, aí, aí. Tá quentinho. Dá viu? uma coisada aí. Esse aqui mesmo. Abre a toalha aí, ó. Que é. isso, mano? Tu é Oba. doido, meu! Oi! Você tá louco? Oh. Não, a gente vai comer aqui, velho. A gente vai comer? Pera aí, mano. Oh, você tá nossa, você só quer bater um rango. Tá louco. Oh, mano, tá a gente só quer primeiro. comer. Aqui, tô... a, a praça aqui, ó. é tá louco? Não, mas não é isso que... aqui. Não, mas aqui Vamos, tá legal. A gente achou custa aqui. Esse carro? Não, mas eu não sei. Não, eu vou chamar... não mas não chama não. Não, p. Joga, meu. Calma, nossa, calma velho. Calma, vou, Pera aí, vambora, mano. Calma aí, calma aí, velho. Bora aí, cara. A gente só quer bater um rango aí, mano. Aí, mano, pô. Pô. Melhor mesa que nós arrumamos. Olha essa dessa aí. Ah, a gente tá comendo. Que é isso? Mesa? É, é. mesa? Trabalhava com o Vai Olha o peixe. Pega um pedaço chão, aí. Desvide aí, aí, aí, de aí. Pega aí, um pedaço. O carro é seu? É meu. Não prova aí, cadê? Não, a gente Beleza. Tá bom. Tá a gente vai te dar. Tá bom. Caramba, ô, ô, você é Você não é humilde, não, mano. Deixa é nós comer o negócio aí, velho. De boa aí, mano. Tá com fome, velho. Beleza, vai. Coloca aí, vou é aí, mano. Ei, João! Fala, Amanda! Acabei de comprar um vestido para um compromisso, ah. mas ele já veio com defeito? E eu não tenho tempo de trocar. E agora? É. Olha é aí que você vai ver o que aprontei. Agora? Agora Ai, tu Deus vai arrumar uma, uma confusão e vai fazer todo mundo, mundo rir. É que meu zíper emperrou aqui. Acabei de comprar esse vestido aqui pra ir no evento. Você não ajuda aqui? Tá conseguindo mesmo? Cuidado <risos> no rasgar, hein? Não tá dando? Ai, não tem jeito, né? Eu vou trocar aqui de roupa, então, que eu tenho uma outra roupa. por que coloca a roupa. Por a roupa, por quê? Ah, doida, de a mão de mim. É que respeito, mas eu não posso ir assim <risos> com o vestido todo Você rasgado, né? Que é isso? Mas eu vou colocar é, melhor tá. do que eu ir assim, Senhor né? Não. Como é que eu vou? Tá Tô louca porque eu vou assim, eu vou assim. Ai. Mas eu só vou colocar outra roupa rapidinho. Ué, só pedir uma ajuda? Agora que eu faço. Ai, gente, dá licença, viu? Eu acabei de comprar esse vestido ali na loja. Que eu preciso ir para um evento agora correndo, mas o zíper emperrou. Você não pode me ajudar aqui a tirar? <risos> a tirar, não, né? A colocar, né? Quebrou, meu. Quebrou. Quebrou? Mas obrigada. Meu. Só vou trocar de roupa, porque não dá para ir para um evento assim, né? Que isso? Eu, hein? Eu só, vou, só vou trocar de roupa rapidinho. Oi, João. Beleza, minha querida. Quem não gosta de ganhar um presente de aniversário? Olha o Roda aí que você vai ver. Vai Vamos rir no João Show! Oi, casal. Oi, tudo bem? Vamos. sentar aqui um pouquinho, tá? É, Ai, sabe o que é? Ai, vou falar, vou desabafar. Tô chateada. Tô triste, na real. Vocês acreditam que ontem foi meu aniversário? Eu não ganhei presente. Nem umzinho sequer. Não sacanagem, velho. Ai, gente, não tô acabada, sério. Pra não dizer que eu não ganhei nada, eu ganhei um presentinho, mas nem foi de aniversário, foi de um concurso aí que eu ganhei. E aí eu ganhei. Eu vou mostrar pra vocês que vocês são legais. Ó, vê se que você é acha isso, legal, mozila. Mas... O que você tá fazendo? Você não tem vem. vergonha na cara? Vem não? essa lingerie que é bonita. Cara, você oh, não tem vergonha na oh, cara. Ó, cara. Ó, mas com essa roupa, Oxi, ó, calma ele é casado. Será que você vem fazer isso? Moça, eu tô triste. Ah, bicho, gente, ah. oi, casal. Oi, casal. tudo bem? Ai, ah, gente. Eu tô tão chateada, tô triste de verdade hoje. O que aconteceu? Sério. Nossa. Ontem foi é meu aniversário, né? Vocês acreditam que eu não ganhei nem um presente? Hum. Uma sacanagem, né? Nem sequer é presentinho. Olha, pra mim não falar que eu não ganhei, eu vou mostrar pra vocês o que, que eu ganhei. Olha só. Eu ganhei essa lingerie aqui que não foi né, de presente meu? de aniversário, foi de um concurso, ó. É, tá vendo, ó? <risos> ó. Sai, ah. Vem, Peraí, Pera aí, moça. Bem bolada, bem bolada. Não, não quero ver, quero ver. Oh, não, tira a mão, tira a mão. Sai, aí, moleque. Fala aí, João Kleber. Beleza, meu irmãozinho? Beleza, irmãozinho, Vando. Olha, João Kleber, a gente sempre tenta agradar o cliente, mas nem sempre dá certo. Isso é verdade. Roda aí. Vamos rir no João Kleber Show. Tudo bem, pessoal? Onde vai? Já pediram alguma coisa? Ainda não. Ah, então o que vocês vão querer? Olha, é o seguinte, a gente tá com uma promoção de degustação. É, filé de frango, é, salmão e feijoada. A degustação é de graça? É assim, você vai degustar, aí você escolhe o prato depois. Pode degustar os três. Você gosta de feijoada? Sim. Filé de frango? Sim. Gosta, sim. Salmão, hum, uma delícia. Salmão também é bom, né? É, você é que que é comer peixe uma vez por semana, muito bom. Né? <risos> Olha, eu vou mandar trazer, aí vocês escolhem. É só okay. degustar. Okay. Tá bom? Vamos lá, meninas? Pode vir. Olha aí, feijoada, ó, <risos> oh, que delícia, feijoada. Sensacional. Olha lá, e o um filé que que de frango. Isso? É pra você degustar. Ah, o que, que é isso? Pera aí, meu. Ah, segura que que essa é mulher que aqui, velho. Segura isso? ela aí, ó, oh, oh, ela me arranhou, velho, ó. Oh, me arranhou aqui, ó, oh, oh. Calma, segura ela lá, oh, velho, segura. Segura aí, meu, oh, calma aí. Eu não trouxe pra você? Vamos rir, vamos Você não pediu? Vambora, menina, sai fora, sai fora. Calma. Boa tarde, tudo bem? Dá licença. É, vocês já pediram, já? não, não. Posso falar pra vocês? A gente tá com uma promoção muito legal. É Degustação, né? Você vai degustar e aí você escolhe o prato. Que legal. Legal, né? É novidade aqui né, na lanchonete. Ó, a gente tá com degustação de feijoada, filé de frango e salmão. Eu vou trazer os três, né? Você gosta de feijoada? Claro que eu gosto. Vai degustar, tá bom? Com certeza. Vamos ver o que você vai querer, né? Aí vocês que vão escolher, tá bom? Vamos lá. Só um minutinho, tá bom? Que eu vou pegar, tá? Peraí. aí. Olha aí como eu falei para vocês, ó feijoada, ó Só feijoada, filé de frango e salmão. Não, não tem palhaçada, é palhaçada é no circo. Aqui não é circo, tô falando. Aqui não é circo. Olha, ah, ele gostou, ele gostou. Aí, ó, pega aí, pega aí a feijoada. Ele gostou, hein? Ele gostou da feijoada. Porque eu não fiz nada? Segura ela aí, ó. ela tá nervosa aí. Ah, não fiz nada? Eu só tô mostrando... Não, não é de... você não gostou? Ah, você falou que tinha gostado da feijoada. Ele... Não, resolve você. Ele falou que gostou, que gostou. gostou da feijoada. Você não gostou da feijoada, amigão? Você gostou, gostei, mas... Aí, ó, é ele é ele que tá, né? Vai, vai. É, é ele que tá, né? Não sei, ele que tá querendo. Oi, João. Beleza, Algumas beleza. pessoas dizem que eu sou envergonhada, mas hoje eu vou ser mais soltinha. Então roda aí. Vamos rir Oi, casal. Não vou atrapalhar. Tudo bem. É que eu tenho uma entrevista de emprego agora, é muito importante pra mim. Eu preciso ser mais solta, mais desinibida. Vocês podem me ajudar? Sobre quê? É porque eu preciso, olha aqui... Tá vendo? Ah, não ah, vendo. É porque eu preciso saber tá se essa lingerie não, fica boa no meu corpo. Pregonha, é uma, inter... é uma entrevista, entrevista pra ser vida. modelo de lingerie. <risos> de, de lingerie. Por favor, moça, me ajuda. Oi, casal. Desculpa atrapalhar. É que eu tenho uma entrevista de emprego agora e é muito importante pra mim. Só que eu preciso estar tá mais solta, mais desinibida. Vocês podem me ajudar? Não, mas é super importante, é porque é pra uma campanha. Aí eu preciso assim... Eu, sensacional, eu preciso. Você tá tirando a mão de Maricinho? Não, não. Mas Vai eu. Não. Coloca a roupa, coloca a roupa. Você mas é importante não pode. pra você mim, não me pode. Me ajuda, moça. moça porque você vai fazer deixa... me... Olha aqui como a é que é. é. <risos> Olha aqui. Mas eu, <risos> <corpo> tá <risos> mas eu quero saber se meu corpo tá bonito. <risos> tá bonito <risos> deixa tudo isso moça, Mas, mas é importante ver, pra mim. Não é? Oi, João! Ei, Priscila, voltou? Olha, vai chegando o Natal, ano novo. Eu fico é. tão sensibilizada. É? Sabe o que tá faltando nas pessoas? O quê? Mais amor. É? Roda aí. Falta amor, falta amor, falta amor. E pessoal. a confusão que tu Nossa, vai, gente, vocês acredito, Eu não acredito, eu tô tão desconjurado que me aconteceu agora. Eu não me conformo com tanto ódio que as pessoas têm hoje em dia, né? Quase fui atropelada ali, vocês acreditam? E o cara ainda me xingou. Gente, eu não sei porque as pessoas estão assim hoje em dia. Eu sou tão a favor do amor, sabe? Eu acho que as pessoas têm que ter mais amor no coração. Vocês não concordam comigo? Eu, nossa, eu tenho tanta assim, essa coisa na cabeça, assim, sabe? De mais amor no coração, que eu fiz até uma tatuagem, ó. Ah, a amor... Não, mais amor no coração, ó. Mais amor no coração! Oh, ó, tu para de me... Nossa, eu tô falando de amor e você tá rancor, ó. Gente! Oi, casal. Tudo bom? Desculpa atrapalhar vocês. Gente, eu tô inconformada. Sério. Quanto ódio no coração das pessoas. Nossa, acabei de atravessar a rua ali, quase fui atropelada. Sério, nossa, dá risada. Eu não me conformo com isso, sabe? Eu acho que as pessoas tinham que ter mais amor no coração, né? Vocês, um casal tão bonito, vocês têm amor um pelo outro, né? Tem que ter esse amor, gente. Agora a pessoa... Queria atropelar os outros, ainda xingar. Ah, não. Eu sou muito a favor de mais amor no coração. Sou tão a favor, gente. Vamos mostrar pra vocês aqui, ó. Mais amor no coração. Não, mais amor no coração. com meu marido. Não, não, a bunda não. Eu tô mostrando a tatuá. Ah, olha. Que é isso? É você. que tá mostrando a bunda com E você tá querendo me bater porque que você falando de amor? eu tô falando de amor. Gente, eu tô falando de amor. É você tá querendo fazer da praça um ringue de luta livre, é? Ó, para, mulher. Ó, oh, amor! Amor! <risos> Fala, meu neto João, tá bom, filho? Oi, meu querida! E aí o que, menina? Eu já falei que não é qualquer roupa que você sai, não, hein? Que Nossa, é mas... Ai, eu sou maior de tarde, maior né, idade, né, Maior de idade, olha aqui, ó, aí, Val Val é que vai, vai, fica quieta aí! Fica quieta aí! Monique, vamos juntos! Volta nada, vão Ei, vou, não, é que vai. essas doidas é vão aprontar! vamos rir, vamos rir no João Kleber Show! Oi, pode sentar aqui rapidinho, por favor? Acho que pra minha avó... Eu não tô acreditando, minha neta, que oh, é você. você mora, né? Levanta, levanta daí deixa eu ver essa roupa. Oh, levanta, menina. É tô falando. Tira essa roupa bom, agora. Muito tá muito escandaloso. Tira isso daí. Tira isso agora que eu tô mandando. Coloca isso daqui, bem, filha. Coloca essa calça aqui. Vai, calça e blusa. Anda logo. Tira logo, tira. Nossa, tira bom, tudo. Mas aqui assim na tira praça. tudo. Só, bolada, só coloca isso agora, me dá essa aqui. eu não gosto de calça, eu não gosto de calça. 1,60m ah, ainda. Qual é essa? É, eu falei pra ela o tamanho do vestido que ela usa, não é? Qual é vergonha? Não, não, conhece essa no roupa? no meio da rua ainda. Hã? No meio da rua ainda. Mas <risos> ela é minha neta. Ela é minha neta, tio Olha, ele também tá olhando Coloca de minha filha. Coloca né? não, ah. é... ah, oh. não é falta de respeito andar com essas roupas assim, viu? Ah. Não é? Para de olhar que você é casado. O problema é bom. de vocês? V volta aqui, oh, vem aqui. Ah, negócio pô. de calção, para, não, cara, cara, para, Não te é vergonha você é é fazer eu passar, é menina? Oi, que... João. oi. Oi, Amanda, oi, Rafaela. Se conselho fosse bom, a gente não dava, é Bem dia, né? É, mas vamos fazer a nossa parte, hein? Tá certo. Roda isso. Olha o que essas Acho malucas que vão aprontar. Pegadinha dando tá neta no jogo, Cláudio Show. Aí. Vamos rir, vamos Agora, rir. Olha Menina, ainda bem que a gente encontrou você. É. Gente, a Karen lá da boate... Que você saiu semana passada? É, a Karen, lá da boate. Que, que boate? É, você povo. saiu a semana, <risos> semana passada, <risos> ela tá com uma doença venérea. Isso mesmo. Aí é bom eu você dar lembro. uma averiguada nisso aí. Me tá aproveitar. Coitada, viu? Coitada. A Karen da boate. Não. Ah, agora eu não lembro, ah, agora eu não lembro. Né? Você tá é ah, passada lembro. lá, como <risos> que você não lembra? Uai, você tinha eu namorado, você tinha namorada? Eu sou a namorada dele. Aê, tchau. Amigo! Você tá rindo muito? Riu muito? Pois é, quem é que ganhou a caneca do João Kleber Show desse domingo? Pois é, amanhã nas redes sociais do programa você vai saber quem foi o vencedor. Agora você fica com meu querido amigo Marcelo de Carvalho. É com você, Marcelinho! Tchau, Brasil! Até domingo! João Kleber!